sessão do ano, penúltima sessão também desse bienio. A vereadora Vanessa Mello está aí? Está Sobre a proteção de Deus, declaro aberta esta sessão ordinária da gestão 2021-2024, de 12 de dezembro de 2022. Votação da ata. Coloco em votação no plenário a dispensa da leitura das atas das sessões extraordinária e ordinária do dia 5 de dezembro de 2022. Quem concorda permanece como está. Quem não concorda que se manifeste. Declaro aprovada a dispensa da leitura das atas. Coloco em votação do plenário as atas das sessões extraordinária e ordinária do dia 5 de dezembro de 2022. Quem concorda permanece como está e quem discorda que se manifeste. Declaro aprovadas as atas tanto da sessão ordinária quanto extraordinária do dia 5 de dezembro de 2022. Passo a palavra ao primeiro secretário, vereador, senhor Renato Cosanelli Júnior, para que proceda a leitura das correspondências das indicações dos projetos constantes da pauta para esta sessão ordinária. Boa noite a todos. Informa solicitação do presidente da casa, leitura da indicação da pauta da sessão ordinária do dia 2 de dezembro de 2022, indicações do vereador Renato, Ren... Renato Casanelli indicação 512, Seja providenciado junto à empresa AGEA, Mato Grosso, a construção de um calçamento entre o meio-fio da Avenida Amazonas e o alambrado da Lagoa de Captação d'Água. Indicações do vereador Sérgio Crocodilo, 506. Solicito que seja feita a implantação de uma feira livre itinerante para contemplar os demais bairros do nosso município. 507. Solicito que seja feita a criação do programa Jovem Aprendiz no âmbito da administração pública e o Executivo Legislativo Municipal. 508. Solicito que seja criado o programa de povoamento e aumento dos rios, lagos e nascentes no âmbito do município de Mavera do Leste. 509. Solicito em eventual, o valor devolvido ao 10 pelo Legislativo Municipal, seja utilizado para a reforma de pensão do atendimento UPA. Solicito que seja criado a Secretaria Municipal de Habitação. Solicito que seja feita a instalação de lixeiras de concreto. Ação 511. Mais indicações. Leitura da ordem da sessão ordinária, do dia 12 de dezembro de 2022. Projeto de decreto de lei legislativo 005, autora a todos os vereadores. Assunto. Concede título de cidadão honorário para uma do leste de Mato Grosso. Esse projeto, e o parecer jurídico favorável, sua tramitação está na pauta desta sessão para leitura. Projeto de lei 14.03, Autoria Executivo Municipal, assunto, dispõe sobre a alteração do artigo 6º da Lei Municipal número 1.943, de 4 de maio de 2021 e da Outras Providências. Este projeto, e o parecer jurídico favorável, está na sua tramitação, e está na pauta desta sessão para leitura. Projeto de lei 14.01, com caráter de urgência especial. Autor, Executivo Municipal. Assunto, institui a planta genérica de valores e estabelece as normas para lançamento e cobrança do Imposto Predial e Territorial, IPTU, para o exercício 2023 e dá outras providências. Esse projeto é o parecer jurídico favorável à sua tramitação e o parecer jurídico favorável ao Regimento de Urgência Especial está na pauta desta sessão para leitura, discussão e votação do caráter de urgência especial. Projeto de lei 1397, autor, Executivo Municipal, assunto, trata do aumento de vagas e criação de cargos do Poder Executivo e da outras providências. Este projeto é o parecer jurídico favorável da sua Comissão de Justiça e Redação e da Comissão da Economia, Finanças e Orçamento. E está na pauta desta sessão para a primeira e segunda discussão e votação. Projeto de lei 1398, autor, Executivo Municipal, assunto, reduz a carga horária do cargo de agente de trânsito e da outras providências. Esse projeto, e o parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação, está na pauta desta sessão para a primeira e segunda discussão e votação. Sem nenhuma mais leitura na ordem do dia, Retorna a palavra à presidência para o andamento da sessão ordinária. Obrigado, vereador Renato Cozanelli Júnior. Ato contínuo, passo a palavra ao segundo secretário, vereador Luiz Carlos Magalhães, Luizinho Magalhães, para que proceda a chamada dos vereadores e vereadoras inscritos e inscritas para fazer uso da palavra no primeiro expediente. Senhor presidente, boa noite, boa noite mesa diretora, boa noite colegas vereadores e vereadoras, público que nos acompanha, as pessoas pelas redes sociais. A segunda secretaria nesse momento faz a ordem de chamada dos parlamentares para o uso da fala no tempo de 10 minutos, podendo ser acrescido de 2 minutos, se caso for necessário, para a conclusão do discurso do parlamentar ou da parlamentar. Nesse momento, eu convido o primeiro orador inscrito nessa noite, vereador progressista Luiz Pereira Costa, com tempo regimental de 10 minutos, a Vossa Excelência. Boa noite, senhoras e senhores. Meu, dentro da minha bolsa aí tem uma bandeira do Brasil. Por gentileza, se conseguir, pega para mim, se conseguir. Boa noite ao público presente, senhores vereadores. Em nome aqui do vereador Crocodilo, cumprimento os demais. Público aqui presente. Valdemir, seja bem-vindo a essa casa. As professoras, mais uma vez aqui. É... Parabéns pela luta de vocês. Continuam aqui na casa, como foi falado que viria, ainda não veio. Estamos aí já nos últimos nas últimas sessões e essa pressão de vocês é fundamental que foi dito que viria para essa casa e ainda não chegou aqui o projeto da data base tô vendo aí Leus aí no é você Pode do senhor tudo bem bem vindo Leus aqui bem como também os procuradores desse município eu quero parabenizar pelo trabalho de que vocês fazem em prol do nosso município quero dizer que todo o debate é válido estamos aqui para ouvir e para buscar com Certeza, o um bom entendimento: aquilo que é o melhor, aquilo que é justo, aquilo que é certo. Tá bom, da mesma forma, senhoras professores, eu disse. Restam ainda apenas algumas sessões. Vocês vão ter aí até o dia 20, 21, 22 por aí, para poder que ocorra. Que entra na pauta e que seja votado. Tá, então a pressão de vocês é muito importante. Eu cobro mais uma vez ao líder aqui do, do, do prefeito. Cedo é parte, vereador. Cedo. É, porque como ele é feito em duas votações, ele tem um prazo de 15 dias. Então vai dar, vai dar dia 21 o um prazo de 15 dias, tá? Ok. Dia 21 está aí dada a data a vocês, para poder ser votado aqui. Obrigado, líder Sérgio. É... Senhor presidente, precisamos convocar aqui nessa casa o chefe, seja da fiscalização, seja o responsável pela pasta, não aguentamos mais a perturbação, o qual Primavera do Leste vem passando com som alto. É, desde o centro de Primavera do Leste aos bairros, como é o caso de um bar que eu já falei na sessão passada, antigo General Bar, agora Bar Viana, lá na, perto do São José, incomoda, incomoda, é som alto, é competição de som dentro das da, da, da, residências e ninguém faz nada. Blitz da Lei Seca, Primavera do Leste não se vê falar em blitz da Lei Seca. Quatro acidentes e um com vítima fatal, gente, um com vítima fatal. Não concordo da forma que muitos entregadores pilotam suas motocicletas nas ruas de Primavera do Leste, mas quando você está na sua mão certa e vem alguém, invade a sua pista, possivelmente alterado, né? que é assim que muitos andam pelas ruas de Primavera do Leste, é lamentável. A Câmara de Vereadores tem que fazer a parte dela e chamar. Chamar aí o chefe do Poder é, Executivo, chamar as forças de segurança para que possamos ter alguma coisa a ser feita para que possamos fazer com que outras vidas não sejam ceifadas por causa da irresponsabilidade, por causa da bebida, por causa da alta velocidade no trânsito. Então, cobre aqui. Essa casa tem que fazer a parte dela em chamar, convocar as forças de segurança. Temos que falar com o governador desse estado para que aumente o efetivo da polícia militar em nosso, em nosso município, que faz um trabalho preventivo, né? e tem que ser feito. E resta nós aqui poder é, cobrar. Um evento no final de semana lá no Natal, é, eu quero aqui chamar a atenção do prefeito senhor Leonardo, pois chama todo o nome de todos os vereadores, menos o nome meu e do outro, do vereador aqui, do Adriano. Por que fazer isso? Eu recebi mensagem de várias pessoas que estavam no evento lá. Por que isso? Eu não me considera vereador? Eu não vou votar daqui a pouco, é, presidente? Não vou votar os projetos aqui? Não vai ter o IPTU e precisa do vereador? Será que ele quer que volte à lei e fique apenas nove vereadores ou oito? Ah, é a base, passou, maioria, maioria simples. Está errado. Tem que ser respeitado. Tem que ser respeitado, senhor prefeito Leonardo. E o senhor tem que dar exemplo e fazer com que, a, é, com que o cerimonial, fazer com que esses cargos, muitas das vezes, de confiança de vossa excelência, que bajula o senhor. O senhor é acostumado a ser bajulado, o senhor é um menino mimado. Parece um moleque mimado. Gosta disso. O senhor gosta disso. Você é bajulado. Quem não bajula o senhor? Quem quer fazer? Quem fiscaliza? Quem fala as coisas? Ah, não serve. Este não me serve. Então presta, presta atenção, prefeito. Respeite as pessoas. Respeite as pessoas. Me respeite na função de vereador, o qual foi eleito pelo povo, apesar de tantos interpérios que, que passo, devido ao meu cargo, devido ao meu posicionamento. Porém, sou vereador. Estou vereador aqui. E eu peço ao senhor que respeite. Se tem um evento, que chame todos. Que chame todos. Se tem direito de estar tá lá em cima, de estar tá lá no palco, onde for as autoridades, tem que estar. Tá. O senhor tem que respeitar as pessoas, tem que aprender. Primavera do Leste não é do senhor. É de todos nós. E eu aqui represento boa parte da parcela dessa sociedade. É, as estradas dos Vale Verde continuam ruim, péssimas em, em transitar por lá. Nada é feito. Não, des, não se desce uma máquina. Estive lá no final de semana, a ouvi relatos de uma moradora que caiu de moto lá, gente. Pede a parte, vereador. Cedo, senhor. Sim, senhor. É, é, Luiz, está é, fazendo ali a, a, a, orla do, a orla do lago ali, o evento que vai ter final do ano, na hora que terminar ali, a terraplanagem vai direto para lá, já fazer o serviço lá já. Já estou cobrando, co cobrando bastante lá do, do secretário e do prefeito, tá beleza? Beleza. O povo não aguenta mais esperar. A situação está triste para aquele pessoal que mora ali. É, quero aqui ressaltar a participação no 15º Congresso é, Nacional das Câmaras de Vereadores, o qual para mim foi uma honra poder discursar, senhor presidente. Eu agradeço ao senhor e a Câmara de Vereadores por poder proporcionar momentos tão é, bons. Estava lá com o colega Sérgio Crocodilo, é, colega Vado e colega Quinha, e assessoria dessa casa, e eu pude discursar representando essa casa juntamente... Com o doutor Antônio Flávio Testa, comentarista político neste país, cientista político, e pude lá colocar meu ponto de vista em relação à democracia e o momento que estamos vivendo. Essa casa foi muito bem representada, inclusive com convite para poder fazer parte da Associação Brasileira das Câmaras de Vereadores, colocando o um nome lá para poder fazer parte dessa associação. E eu agradeço a Vossa Excelência por permitir que estivéssemos lá presentes nesse Congresso. Quero deixar aqui registrado em tribuna também a, a minha. Solidariedade aos, ao reajuste aí dos administrativos da Prefeitura de Primavera do Leste. Eles têm questionado, têm pedido aí é, um reajuste salarial também, vem questionando há muitos dias. Eu deixo aqui, é, estou à disposição para conversar, para debater, para buscarmos a solução, tenho certeza, assim como toda esta casa, como todos os colegas vereadores. É, uma situação que tem ocorrido na Secretaria de Obras, vereador Temazinho. Tem uma caminhoneta que era do secretário e eles compraram duas caminhonetas novas. E as pessoas estão indo para o interior trabalhar, um carro baixo, enquanto que a senhora Nathalie, a senhora Nathalie utiliza desse, dessa caminhoneta para poder utilizar, para andar aqui na cidade, para andar, pagar de bacana aqui na cidade. É, eu espero que o secretário Henrique, bem como o prefeito, reveja isso. Reveja, não é quem, eu não posso falar, puxa saca, quem bajula mais. Não é quem defende mais a gestão, sei lá, que faz o quê. Para ter carros melhores, para ter né, ter algumas coisas ali. Toma lá da cá, tem que acabar, gente. Tem que parar. Temos que ter servidores comissionados, já que tem que ter alguns. Mas os concursados devam de ter essa mesma moral. Devam de ter este mesmo apoio da gestão. O camarada que está lá, lá, lá, trabalhando na zona rural, muitas das vezes tem que ir com carro baixo. Então deixa aqui essa cobrança. Por que a Nathalie tem que ter uma caminhoneta para andar na cidade, fazer compras? Inclusive, vou estar verificando horário de almoço esses carros da prefeitura na casa de, de, de servidores ou de cargos de confiança. Vou estar verificando aí pessoas que buscam filho na escola com carro da prefeitura, como eu já, já denunciei na minha página. É uma bagunça geral, gente. O combustível é vocês que pagam. É vocês que pagam essa bagunça toda que é feita aí com o dinheiro de vocês. E aí não pode pagar a data base. Aí não pode, tem que ficar lutando para alguma coisa ou outra. Entendeu? Aí não pode contratar mais procuradores que tem que ficar na mão de um só. Tem que ficar na mão de um só para poder, né? Tudo de acordo. Então essas coisas que eu não concordo na gestão. A gestão tem que ser democrática, tem que ser para todos. O povo do Leste está na hora de parar de ter perseguição. Ah, se você falou, você não pode, você não me serve. Gente... Preste atenção, ouça, nós não somos absolutos. Temos que aprender a conviver com diferenças, aprender a conviver com opiniões diferentes, pegar aquilo que é bom e fazer. Senão do que adianta ter 15 vereadores aqui bancados pela população se o prefeito não consegue ouvir. Não pode parar para ouvir. Um minuto eu concluo, senhor presidente líder. E deixo aqui, lamento, lamento muito. Mas é aí a, a, a democracia, a diplomação hoje do Luiz Inácio Lula da Silva. Eu quero aqui, mais uma vez, deixar meus parabéns a todos que estão exercendo a democracia em poder dizer, não, eu não gosto, eu não quero este. É livre, é democrático, este é o nosso país. Que a democracia prevaleça, que a lei e a ordem prevaleçam e que esperamos dias melhores para todos. Boa noite. Que Deus abençoe. Se preciso for, volto no segundo expediente. Convido nesse momento para fazer uso da palavra, pelo tempo regimental de 10 minutos, excelentíssimo senhor presidente dessa casa, vereador doutor Manuel Mazuti Neto, carinhosamente conhecido como Manuel Despachante. Com a palavra. Muito boa noite, senhoras e senhores. Cumprimento a mesa diretora na pessoa do meu colega Vado, os demais vereadores e vereadoras presentes, na pessoa do meu amigo Elton Baral de Onho. Agradeço a presença de todos. Eu farei na pessoa do doutor Fabrício, procurador da prefeitura que se encontra aqui. Agradeço a vocês que nos assistem de casa, dos seus trabalhos. Eu, na verdade, vou usar bastante, bem pouco do meu tempo, porque eu quero falar de um assunto que até o colega Luiz Costa já antecipou, e que eu fui surpreendido esse final de semana. Quero falar sobre o combate ao som alto e à baderna do município. Eu confesso que esse final de semana eu fiquei estarrecido quando eu entrei em contato com o responsável pela fiscalização, o Amarildo, e ele me informou que não estava tendo fiscalização esse final de semana. E eu pedi qual o motivo, já que haviam várias reclamações, para a segurança dos fiscais. Aí, Desculpem, mas o fiscal que é contratado e concursado se submete a... A buscar esse cargo sabendo dos prós e dos contras, aí ele não pode ir para fiscalização porque ele precisa se proteger. Eu acho que nós precisamos sim da garantia da, da estrutura para nossos fiscais, para todos que trabalham. Mas aí a gente dizer que vamos proteger o fiscal e a população acaba não tendo o serviço à sua disposição não não não tem lógica não existe nenhum tipo de fundamento nisso, então eu quero dizer aqui ao executivo que nós precisamos sim repensar vários setores do município e hoje está aqui uma mudança por exemplo na questão do pessoal do CMTU, mas nós precisamos sentar de repente fechar aí quatro cinco dias de reunião para a gente saber onde é que estão os gargalos e o que, é que precisa ser mudado na administração. Qual é a estrutura que nós precisamos mudar? aqui o doutor Diogo, do qual até agradeço a presença e é uma honra tê-lo aqui, doutor. Eu acho que nós precisamos, doutor, sentar e ver o nosso rol de legislações e rol do que, do que é a nossa administração pública de Primavera do Leste, para saber onde é que são os gargalos, para a gente fazer um mutirão logo e resolver esse problema. Porque daí a população tem um problema de baderna do lado de sua casa, um som. Imagina o cara está com um som que começou no sábado de manhã, passou o sábado à noite inteira incomodando, o domingo de manhã, o domingo de tarde, é oito da noite e não parou o som, mais de 24 horas, e não tem fiscal, porque o fiscal precisa se proteger com todo o respeito. Nós estamos errados. errado sim. Nós precisamos atender a população. Se há um departamento que tem essa responsabilidade, tem essa função, e a ela compete esse serviço, esse serviço tem que ser executado. Ou nós não temos uma... Boa relação entre legislativo, executivo, forças policiais, como por exemplo, polícia militar, polícia civil, que estão bastante integradas com o executivo municipal. Nós temos que sentar então na sexta-feira, fazer um cronograma, já que a gente precisa de proteção aos fiscais, contar com o apoio da polícia militar. Se necessário for, Luiz Costa? Exatamente. Irmos em Cuiabá. Acho que o Mauro tem uma, uma relação muito boa com o Leonardo, o Otaviano Piveta, que sempre atende muito bem. Essa demanda tem que ser levada, então, para o Executivo Estadual, para que a gente possa reforçar as forças de segurança, principalmente no final de semana. Porque, imagine, esse final de semana era 10, 10 de dezembro, 11 de dezembro. Imagine vocês dia 17 e 18 de dezembro. Imagine vocês, 22, 23, 24, 25 de dezembro. Quinta, sexta, sábado, domingo. Onde está todo mundo daí desesperado para comemorar sei lá o quê. Aí vamos, aí aí fechamos a cidade. Aí, aí sim, nós vamos para o colapso total. Então, a minha a minha uso, meu uso da tribuna aqui hoje é justamente para falar sobre isso. Nós precisamos que o setor de fiscalização, Amarildo, nós precisamos que o seu setor funcione. Se houve problema, se tem uma, uma questão interna, afaste, peça reforço para a polícia militar, polícia civil e vamos para o embate. O que nós não podemos é deixar a população à mercê desse problema. Muito obrigado a todos. Se necessário for, voltarei no segundo expediente. Sejam todos muito bem-vindos à Casa da Democracia de Primavera do Leste. Nesse momento feito uso da palavra pelo presidente da casa, vereador Manuel Mazuti, que agora retorna ao cargo de presidente. Passamos a chamar o orador, o vereador Renato Cozanelli Júnior. Pertence à bancada do União Brasil, aqui nessa casa. Vossa Excelência, primeiro secretário, tem um tempo regimental de 10 minutos. Senhor presidente, peço licença para que eu possa falar daqui mesmo, da né? ah, mesa. É... É claro, pelo posicionamento em relação ao que o senhor comentou, senhor presidente, a necessidade que nós temos, e vou enfatizar de forma bem objetiva, da criação de uma Secretaria de Segurança Pública no município de Primavera do Leste. Já se foi colocado isso por diversas frentes aqui pelos parlamentares, diversas vezes pelos parlamentares. É notório a dificuldade que o município está enfrentando visto o acelerado desenvolvimento que possuímos. As gestões que estiveram e estão na frente do Executivo que ajudam a tornar, junto com a sociedade, a cidade que nós vivemos como uma referência no crescimento, no desenvolvimento, seja econômico, seja populacional, seja qualquer frente que vai de encontro com o avanço do município. Ponto. Repito, eu venho desde o início da minha gestão, vereador Luiz Magalhães, o senhor é prova disso, insistindo perante a sociedade na necessidade que nós temos, vereador Temazinho, de evoluirmos no quesito saúde. Nós temos uma unidade de pronto atendimento Construída, entregue no ano de 2008, com a população estimada abaixo de 50 mil moradores, nós estamos em 2022 com uma população estimada acima dos ou próximo dos 100 mil habitantes, estando do mesmo jeito, da mesma forma. E nós viemos com uma ação crescente no desenvolvimento industrial nesse município, que demanda cerca de mão de obra demanda cerca da necessidade de mão de obra para trabalhar nessas indústrias. O que irá aumentar a necessidade de atendimento da saúde, da habitação, da segurança. Então, é som alto, é alta velocidade, é briga, é a violência crescente, assaltos, roubos, furtos. É a necessidade da sensação de segurança que é o que nos traz mais, é, nos traz mais condição de de vivermos tranquilos. E enfatizo aqui também, além da saúde, uma necessidade pontual. De investimento na área de segurança. Nós precisávamos, senhor presidente, uma política de desenvolvimento para atrair, por exemplo, é, uma atenção do governo do estado com relação à polícia militar. A gente sabe que o custo de vida na cidade de Primavera do Leste é alto. Os salários, às vezes, nem sempre são. É, são de acordo com a necessidade para se manter, condigentes à, à realidade de custo que temos aqui. Então, o efetivo que nós possuímos hoje é menor do que há anos atrás. Mesmo tendo aqui hoje uma conquista do então deputado do Estado Luiz Magalhães, que melhorou essa situação de segurança, trazendo para cá o batalhão da Polícia Militar, antes era respondido por Rondonópolis, assim como o Bombeiro, assim como o IML, sim, como outras frentes, mas de políticas desenvolvidas para esse pessoal, como a polícia militar, de uma, de uma vila. Uma vila com uma moradia subsidiada pelo governo do Estado, concedida à área pelo município de Primavera, e financiado, então, através do governo, através de instituições financeiras, a edificação dessas residências para poder esses policiais é, estarem satisfeitos, alcançando o mínimo de condição para que eles desenvolvam a atividade pertinente. Então, nós precisamos direcionar essa Câmara Municipal junto com o Executivo Municipal no ano de 2023 para tratarmos de forma muito séria a questão da segurança e da saúde. Não há desenvolvimento industrial se a gente não tiver pessoas para trabalhar. E essas pessoas vão estar aqui para tocar trocar essa demanda de trabalho, se conveniente for, se o que o salário der condição de atender. A gente citou uma época aí a Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, com a entrada da Perdigão e da Sadia, agora a BRFU. Ambas tiveram que investir receita para construção de vila de moradores, para que mantivessem a indústria funcionando, porque senão não teria gente para trabalhar. Infelizmente o salário não, não dá condições de manter um aluguel. Então nós precisamos de saúde para atender esse pessoal, nós precisamos de segurança para que haja essa resposta da sociedade, nós precisamos de habitação para que essas pessoas possam estar aqui e atender essa demanda, e nós precisamos de educação, nós precisamos de creche, nós precisamos de escola, então é um compromisso que nós temos com a sociedade de discutir isso, Quinha, com o executivo, trabalho que o senhor fez já no Distrito Federal, questão da habitação, a busca que nós estamos indo agora, próxima semana, a Brasília, com relação à saúde, mas que de fato a gente consiga sair do discurso do papel aqui a gente efetivamente consiga Trazer Essas estruturas para o atendimento Da população é... Nós tivemos hoje a visita Dos procuradores do município Obrigado pela explanação De suma importância O trabalho de vocês Para o desenvolvimento desse, Dessa cidade A gente sempre vai estar Aqui justamente para atender as demandas e que elas sejam sempre discutidas no teor, conforme hoje nós tivemos um início de entendimento. Assim como os professores que buscam a sua equalização, seu respeito, assim como a enfermagem, a saúde, tudo de forma construtiva. Hoje começou o cadastramento para as famílias que estão em casa, Secretaria de Educação, que a partir da para a matrícula dos seus filhos, a partir da sétima série, oitava série, na Secretaria de Educação do Estado, com relação às vagas da escola militar. Observando as prioridades que lá existem, que é o atendimento das escolas que estão ao, em torno dela, Posterior a uma segunda classificação, que são as escolas da rede pública municipal, em virtude de que essas vagas não existirão daqui a um tempo. Então, é uma questão de vaga direcionada pela necessidade de deixar essas crianças amparadas e garantidas para que haja a condução dos seus estudos. E, e assim sucessivamente. É importante, senhores pais, que os senhores procurem a Secretaria de Educação para se inteirarem lá com relação a essas matrículas e, e a efetivem. Né? Ah, o prédio fica na Avenida Cuiabá, não recordo o número, mas ao lado da Localiza, empresa de alocação de veículos, um antigo prédio do Otelhar Agropecuária. Estive lá hoje, bastante gente já buscando a sua matrícula. Então, para que não deixe para a última hora, em virtude de que possa ficar sem sem vaga para os seus filhos. Ah, enfim, a exposição tribuna seria essa, agradeço a presença de todos e a gente fica à disposição aqui e aguardando que seja encaminhado pela prefeitura o projeto para que a gente aprove ele definitivamente, visto que já existe o posicionamento do executivo na construção Garantindo o anseio de todas vocês, de todos vocês. Então, gostaria de. Dois minutos, por favor, senhor presidente. Gostaria de agradecer o empenho do Executivo Municipal aqui hoje, representado pelo Diogo, doutor Diogo, é, com relação a essa, esse alcance à classe de servidores públicos. Uma boa noite a todos. Nesse momento, convido para fazer uso da palavra excelentíssimo senhor vereador Sérgio Rodrigues Gonçalves, vereador do União Brasil, com tempo regimental de 10 minutos. Sérgio Rodrigues, conhecido carinhosamente como Crocodilo, é líder do Executivo nessa casa. Vossa Excelência está com a palavra o novo vereador. Boa noite, pre presidente. Boa noite, público presente. Cumprimento todas as nossas vereadoras da base feminina aqui presentes também hoje. É, senhor presidente, falar para o senhor hoje aqui sobre o lixo, né, acho que é uma pauta que todos nós foram cobrados essa semana eu até tive contato aí com o Juscelio, que é o que faz parte lá da, da coordenação e realmente está um caos teve bairro que ficou aí um lixo, assim, eles passaram, pegaram o lixo e montuaram na rua e ficaram dois, três dias, aí os cachorros vieram rasgar o lixo Aí vinha a chuva, levou o lixo no meio da rua e veio aquela bagunça. Então, assim, eu acho que a gente tem que ver essa questão urgente aí. Se vai licitar de novo, se não vai, se vai vir um caminhão novo, se não vai, porque está chegando agora a fim do ano, né? É época de festa, a família vem de, vem de, vem de outra cidade para cá, para poder estar com familiares, fazer festa. E aumenta mais ainda o lixo na cidade. Então, precisamos ver essa questão aí urgente. Eu acho que antes aí do, do Natal. É, estou doendo, presidente. Águas de primavera. É uma vergonha a água de primavera. A falta de água em alguns bairros. No bairro Poncho Verde, presidente, faltou água três dias. Três dias, povo, sem água em, em algumas regiões. Três dias sem água. E eu fui lá verificar, entendeu? No, no Poncho Verde, Novo Horizonte, em alguma. Tem água, uma vela 3. Aí eles falam que está tá em manutenção. Na época de chuva tá faltando água, imagina quando vem a para seca. É complicado. Então eu acho assim, é uma desculpa deles, entendeu? A questão de manutenção, porque assim, eles ganham muito dinheiro. Como que eles, eles, eles não água de cobrar de vocês? A fatura de vocês não é todo mês, está lá cobrando. Então, ó, tem ajuste. E é, com, e é com ar, é sem ar, é com água, é sem água, eles cobram do mesmo jeito. Então, assim, devemos poder cobrar isso. aí Teve aqui uma reunião, a gente não estava presente, né, com alguns vereadores, mas sim, tem que esse nele para o presidente. Estava aí, acho que o Renato e Magalhães, nessa reunião da primavera. Mavera. Está complicado a questão da água. É, presidente, sobre também a é, mais, sobre as casas populares. Uma pauta nossa aqui, Redoquinha, do Luiz do sua também, Temazinho. Os vereadores estão cobrando essa questão. Eu sei que vai sair essas casas aí, são 1.694 casas. O assim, não dá nem para o começo. O tema de pessoas pagando aluguel e passando fome, não é brincadeira. Ou a pessoa come, ou ela paga o aluguel. Ou ela escolhe. Ou vai mudar para alguma, alguma região. Então, assim, ó. temos também o temazinho para é o é é terreno social, Luiz Costa. É então, uma pauta nossa. O terreno social vai ajudar muitas famílias pequenas até ter um terreno. Cede a parte, vereador. Sim. Inclusive, eu tinha uma opinião bem estranha sobre a questão de área institucional após apresentar uma solução, falar sobre o projeto social e ter essa conversa com empresários que querem fazer essa, esse investimento aqui na área social. Mudou, fez eu ver num outro conceito aí sobre essa questão. Primavera precisa de casas populares, de casa com preço que as pessoas consigam pagar. E é uma missão que nós temos aí, vamos continuar para que o Primavera do Leste possa, possa resolver esse déficit que temos aí na habitação. Muito obrigado. Então, assim, devemos é, cobrar todos os vereadores. Né? Temos aí o projeto aí da... da. é tá... vereador? Sim. Vereador, tem coisas que a gente tem que é, aprender, dar um passo à frente e dar um passo atrás. E aqui a minha preocupação, quando falava de casa de dois salários, a família ganhava dois salários, a minha preocupação é quem ganhava menos de dois salários, que era o, que era o caixa do, do supermercado, que era o frentista de um posto de gasolina, entendeu? Quero um gari. E graças a Deus, esse projeto vai sair do papel. E primeira Primavera vai ser agraciada com mais de 3 mil casas para essas pessoas aí, que é uma batalha nossa aí, que vai acontecer, viu, Vadinha? Entendeu? Então. Fico feliz por isso. Por isso eu falo. Posso dar um passo atrás e rever os meus conceitos perante, perante alguns projetos que vão entrar em pauta. Né? Então conta comigo, vereador. Então o projeto fala né, da área do terreno social, dentro do projeto 1294. Lá fala terreno social. Em várias regiões. São três regiões que estão no plano diretor da cidade. Mas não fizeram alguma coisa aqui para ajudar o povo. Filho. Ou o povo morre de fome ou mora da cidade. Não adianta dar para o povo emprego, mas e aí? O povo vai, vai morar embaixo da ponte? Vamos morar lá no Vale Verde, já tinha vale não, não tem energia, não tem asfalto, não tem água. E aí? Então assim, temos que é, é, todos aqui é, é buscar isso aí, Luiz Costa, tá? E pôr isso lá na pauta e pronto. Vamos ver quem é, quem é contra e pronto o projeto. É, é, tem que também olhar também lá hoje, lá na escola militar a ver sobre as matrículas. Lá eles vão exigir dos pais e dos alunos o exame de vista, são 800 e poucos alunos que vão estar na escola militar, e muitos pais não conseguem fazer, pagar esse exame, tem pai que tem dois, três alunos, entendeu? Então, assim, eu peço aí, convocando uma reunião com o prefeito ou com a, com a da, da Seduc, para poder fazer uma, uma, uma reunião sobre esses exames, pedir um prazo aí de um mês, a gente fazer o um mutirão, para atender essas crianças. Como que o pai vai poder pagar um exame de dia de vista? Um aqui não dá conta. Se, se for fazer, todo mundo talvez não, não, não faz. Então tem que ter um mutirão aí, né, da Prefeitura, do Governo do Estado, para poder, porque assim, eles cobram isso aí, um exame de vista. Nem pagando a gente consegue fazer. Imagina fazer 800 e poucas crianças fazerem exame de vista. Não vai é dar conta, gente. Então assim, tem que fazer um mutirão e pedir um prazo maior também, porque eles deram um prazo só de um mês só, para que os pais... É, faça esse exame e junto lá na, na matrícula. Então, se assim, temos que, que, que todo mundo que cobrar aqui uma reunião com a SEDUC, né, com a saúde, para poder fazer esse exame para essas crianças. Então, muito obrigado, tenha uma boa noite. Convido nesse momento para fazer uso da palavra, ilustríssimo senhor, segundo o vice-presidente dessa casa, vereador Tailan Barbieri Anata, vereador líder do PSB. Dispensa a palavra. Convido nesse momento o vereador Valdeciro Aventino da Silva, vice-presidente, vereador Pastor Vado, do PSD, com tempo regimental de 10 minutos, a vossa excelência, vice-presidente. Obrigado, secretário Luizinho. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por esse momento maravilhoso que Deus concedeu para nós nessa noite. Também em nome do nosso... Presidente Manuel Mazuti, cumprimenta a mesa. Também o nosso companheiro o vereador Crocodilo, vereador Ionho, o vereador Adriano, o vereador Luiz Costa, vereadora Giovana, Carla e Vanessa. E também, em nome do Doutor Diogo, cumprimento todos os juristas que estão presentes. Nessa noite. E também. Eh, Quer comentar o Jandir. Do PSD. Um grande amigo. Companheiro. E também em nome da Diária. Cumprimento todos os demais. Que faz presente nessa noite. Vereador. Crocodilo. Essa demanda. que Nós fomos em, em Brasília. Eu a vossa excelência. O vereador Quinha, mais alguns vereadores dessa casa, para nós ver sobre a, a casa popular. Aí nós, na volta, nós passamos em Goiânia, nós vimos o um modelo daquelas casas, realmente é aquilo que, que vai vir para a primavera, estava conversando também com a secretária Neninha, acho que em janeiro, fevereiro, já começa a fazer algum levantamento, vereador Crocodilo para nós ver, vamos ver se nós traz aquelas 1.600 casas de verde e amarelo para o nosso município. E também, semana tivemos em Brasília, no curso lá, nos, na parte da Tarde, nós fomos, nós fomos até o gabinete do senador Jaime Campo, o vereador Chocodil um levou a, a, a alguns ofícios, fomos em vários é, gabetes de deputado federal, onde que entregou vários, é, vários ofícios para a demanda do nosso município para conseguir a emenda. E sobre o lixo, alguns vereadores falaram, realmente, vereador louco nós temos que, que ver isso aí, porque já está tá difícil. Não sei se a cidade cresceu muito, não sei que tem pouco caminhão. Eu acho que nós temos que, que ver com o secretário Henrique Gato para ver essa situação. E Também, seu presidente, sobre o, o som alto, vereador Luizinho, realmente está difícil. E parece que o telefone, igual a Vossa Excelência falou hoje, seu presidente, esse telefone não toca, né? tem o um número mas liga não funciona o vereador Luizinho e realmente o rojão também tem uma lei e essa semana o vereador Luizinho essa semana foi sexta noite o sábado mas soltou muito o rojão né eu acho que é um é um já tem essa lei já e eu, eu acho que nós temos e, fazer essa lei funcionar Também, o, o, o vereador Luizinho. Eu estou andando, os demais vereadores. Eu estou andando nessas empresas, supermercado grande. A gente faz uma pesquisa, per, perguntando para pr, pr, as pessoas. Eu estou notando, o vereador Luizinho, os demais vereadores. Eu acho que tem mais de 25 mil pessoas sem título nessa cidade. Alguns mercados têm mais da metade. Isso é ruim para o nosso município. Através do título, vereador Luizinho. Que vem. Aumenta mais verbas, tem mais recurso para a saúde, tem mais recurso para a educação. A UPA mesmo, a Vossa Excelência está indo para, ir para Brasília amanhã para buscar mais recurso. Parabéns. Que Deus abençoe a viagem de vocês. Tá? E, e nós estamos preocupados mesmo. Porque hoje, se for contar os, os, os eleitores de primavera, eu acho que não chega é, a 52 mil eleitores. Mas tem muito mais de 60, 70 mil eleitores. É incrível, vereador cocodilo, vereador Yonho. A gente chega assim, a gente pergunta, porque a gente, a gente é política e quer, eu preciso de um vereador, que dia que vai abrir a inscrição da casa? Eu falei, você mora aqui? Não. Você mora aqui? Não. Como é que comprova, vereador Crocodilo. que a pessoa para receber essa casa, mora em primavera? É primaverense Não tem jeito, não tem título. Então, temazinho. Em, porque, na verdade, essa, quanti essa, essa quantidade de, de, eleitores, de pessoas sem título complica até o nosso orçamento, até o nosso andamento político do nosso município. Do mas e, Mas vai dar tudo certo. Eu acho que nós temos que fazer uma política, e esse ano que vem, Veado Luiz, para nós cobrar a que o povo vai tirar os títulos. Não é questão de voto, é questão para eles mesmo. Também quero, eu quero falar sobre a, a festa da igreja, da, da festa das irmãs, o é, congresso das irmãs na igreja, Ministério de Madureira, ontem, Luizinho, deu mais de mil mulheres lá, foi uma benção de Deus. Até o vereador Luiz, Luiz Costa. Você é da parte, vereador? Sim. Agradeço o senhor e a irmã Eva, sua esposa, pelo convite. Eu estive lá ontem, um culto abençoado, Deus fez presente com certeza lá e, e ver aquela quantidade de pessoas adorando a Deus. Em nome do pastor Ari e de vossa excelência, cumprimento os demais irmãos da Igreja Madureira. Convidei também o vereador Adriano. Vou levar, vou levar a, a você, Adriano, a vossa excelência, para a igreja que Deus que Deus tem um grande projeto na, na tua vida tá e eu sei que eu sei que a, a Suco vai dar tudo certo tá eu já convidei a vossa senhora duas vezes e tá mas eu vou eu eu eu vou levar a vossa senhora para a igreja tá, Adriano eu sei que eu sei que eu sei que eu sei que eu sei que você homem de Deus Deus vai né eu sei, para aguentar. <risos> fica o Vereador avisado. me concede uma parte. Oh. Eu quero falar de público. Amém, aleluia. Que o Senhor realmente consiga levar o vereador Adriano. Amém, aleluia. Que Deus abençoe essa sua jornada. Eu, eu vou sim. Adriano é um homem bom, teu coração bom. Tá? Deus, Deus vai, Deus vai honrar você, Adriano. Tá, você e a tua família, teu teu teu filho. Tá. E as coisas vão mudar Vereador Ionho, toca a palavra Vereador Vado, eu tenho certeza que o senhor consegue Mas nem o padre deles no acampamento conseguiu curar ele então, Mas eu tenho mais fé no senhor, eu acho que o senhor vai dar conta Não, não, não é o Vado, é o, é, o, é o nosso Deus que é todo poderoso Ele, ele, ele molda, ele quebra, ele quebra o vaso, ele remuda. Se for para quebrar o vaso, Luizinho Ele quebra 10 vezes e remula 10 vezes na hora que tiver bem redondinho, redondinho e tem um defeitinho e quebra de novo e deixa lisinho, certinho, Adriano, é, é, é, é sério, Adriano. Tá? Eu, eu, eu tenho um respeito único para a Vossa Excelência, tá? E Deus tem e Deus, Deus está contigo. Eu vou levar você para igreja para nós continuar andando junto. E Deus abençoe vocês. Tá? Muito obrigado professor em educação. Que Deus abençoe vocês. Vote sempre. E nós vamos lutar pela classe de vocês. E então, todos a palavra pelo primeiro vice-presidente, vereador Vado. Convido nesse momento o a ilustríssima senhora vereadora, comunicadora, jornalista Vanessa Muid Melo que pertence à bancada do MDB. Vossa Excelência, com tempo regimental de 10 minutos. Boa noite a todos. Começo cumprimentando aí a bancada feminina através da vereadora Carla, vereadora Giovana. Nessa noite de segunda-feira, as meninas da assessoria também, sempre né queridas com a gente, sempre muito atenciosas. Começo também aí, desejando uma excelente noite, uma, uma excelente semana, que nós estamos aí apenas iniciando. Eu venho aqui para né, trazer várias ações que aconteceram na última semana, ações essas que eu fiquei muito feliz, me senti privilegiada de fazer parte. Porque o nosso trabalho é justamente esse, né? acompanhar, indicar, né? ficar ali investigando, tentando fazer o melhor para a Primavera do Leste. Esse é o nosso papel e é isso que eu tenho tentado fazer desde o início do meu mandato. Então, vou começar falando de um momento muito, mas muito feliz, que foi a entrega dos títulos, né? das casas lá do bairro São Cristóvão, terceira etapa, olha só que maravilha, gente, porque essas famílias ficaram esperando, né, Luiz, esse momento durante 21 anos. E até na ocasião, eu estava lá, né, representando aí também o Legislativo, e eu falei para aquelas famílias de uma forma muito emocionada, porque todos estavam realmente muito emocionados. Querendo ou não, você só tem a certeza da sua casa própria quando você tem o documento nas suas mãos. E foi isso que aquelas famílias vivenciaram. Depois de 21 anos, né, ter esse documento ali, sim, eles são donos e proprietários dessas casas. Então, você imagina pessoas que não estão mais entre nós, esperaram ter o título da sua casa e não puderam vivenciar esse momento. Então, parabéns aí a todas as pessoas envolvidas por poder né, estar aí dando esse momento tão importante para essas famílias, que é ter o título um diário da sua casa própria. Porque só quem não tem uma casa sabe o quanto é importante a gente ter um teto para a gente poder ter a nossa vida e poder viver. Eu quero falar também, a inauguração do CAPS. Né, que foi um sonho, principalmente né, para as pessoas que utilizam o CAPES, localizado ali no bairro Castelândia. Né, parabéns a todas as pessoas envolvidas, a gestão né, do Leonardo Bortolim, juntamente com o seu Ademir, de ter cumprido esse compromisso que é né, esse CAPES com aquele prédio oferecendo ali ah, os departamentos de uma forma confortável e de uma forma justa, não só para quem trabalha lá, mas também para quem utiliza. E vou aproveitar e falar da abertura do Natal Encantado, que eu sempre falo que quando dá o start, e as luzes de Natal né, são acesas, aí a gente começa a sentir que o Natal realmente chegou aqui no nosso município. Então, Natal Encantado, que teve a praça realmente lotada, as famílias fizeram questão de marcar presença, a Secretaria de Cultura, como sempre, arrasando. Parabéns, secretário Anderson Lana, a toda a equipe da Secult, porque foi um evento de encher os olhos para as famílias aqui de Primavera do Leste. Com apresentações maravilhosas das crianças dos profissionais competentes dando para a primavera do leste o que o povo precisa que é esse momento de felicidade que é a abertura oficial do Natal o Natal que é uma data que eu gosto muito né vereadora Carla parece que os corações ficam mais amenos as pessoas ficam né um pouco mais como se diz moles e sempre né um coração mais tranquilo. Eu falo que a época do Natal é a melhor época do ano para a gente poder repensar aí nos nossos acertos, nos nossos erros e aquele ditado que sempre eu gosto de falar. Antes de apontar o dedo para alguém, lembre-se que tem três dedos apontados para vocês. A gente sempre tem que olhar a outra pessoa e nunca criticar sem saber de fato o que, que acontece. Uma excelente noite para vocês, uma excelente semana Fiquem com Deus e se for aí necessário, eu volto aí no segundo expediente. Muito obrigado. Convido nesse momento para fazer uso da fala, excelentíssimo senhor vereador Welles, é Marcos Rosa Campos, vereador Quinho Juriti da bancada do Partido Verde. Dispensa a palavra, representando o Partido do Podemos, convido... Inspetor Adriano Carvalho, do Podemos, com tempo regimental de 10 minutos. A vossa excelência. Boa noite a todos, público que está presente aqui na plateia, no parlamento, público de casa, demais vereadores. Recebemos o relatório da Secretaria de Saúde. Fizeram 251 cirurgias eletivas. No ano de 2022, menos de 20 cirurgias por mês. Quando não tinha o MT Saúde, fazia muito mais. Uma lástima. Quatro secretários de saúde foram trocados. A saúde é um caos em Primavera do Leste. Quem precisa, sabe. O relatório nos foi entregue. Acabamos de receber um verdadeiro absurdo. 20 cirurgias eletivas. Menos de uma por dia. E depois vem dizer que esse governo é bom, que está tudo certo. Ridículo. Absurdo, com tanto dinheiro, fazer 20 cirurgias eletivas por mês. Posse hoje do condenado Luiz Inácio Lula da Silva. Que papelão, hein? Então, temos um condenado na presidência da República. Temos condenados aqui no parlamento, e agora temos um condenado lá na prefeitura, num cargo comissionado. Completa inversão de valores, apoiado pela base. né Se tem condenado aqui, a base vai apoiar condenado lá, é natural até. É até coerente, embora seja um completo absurdo, uma bizarrice. Então a gente tem, daqui em diante, o pré-requisito agora, não é uma certidão negativa de antecedentes criminais, é justamente uma condenação. Quem é condenado entra para o serviço público. A partir de agora vai ser isso. Olha que ponto chegamos com o apoio do Clube dos 13, da base aliada. O Luiz Costa bem lembrou que nós não somos mencionados. Quando eu falo 13, a tá prova aí, né, Luiz Costa? O prefeito considera só os 13 aqui mesmo. Nós não fazemos parte. Nós não somos vereador de Primavera. São só a base aliada. Lamentável essa atitude do prefeito está na vanguarda do pensamento socialista. Essa coisa de desencarceramento, desarmamento civil, criminoso como vítima da sociedade, isso tudo é pensamento de esquerda. E nesse ponto o prefeito dá um passo importante. Ele é pioneiro nisso, eu acho que no Brasil nenhum prefeito fez isso. Por isso que eu digo que ele é melancia. Ele milita nos dois lados, ele sobe no caminhão do Sindicato Rural com a camiseta do Brasil. outra ponta, ele coloca o Anderson Lana e a Adriana Tomazone pedindo voto para a esquerda. Que cinismo, né? É o que a gente tem em Primavera do Leste hoje. Condenado para todo lado. E nós, que fazemos a coisa de modo correto, é que somos os errados. Os certos são eles. É para se pensar, gente. Quem teria que ter oportunidade num cargo comissionado é quem, justamente, não tem nenhuma mancha. Vamos ver se os vereadores vão se pronunciar a respeito disso. Eu acho improvável, né? Vão ficar todos caladinhos, não vão nem tocar no assunto, assim como a imprensa também não falou. Triste o que acontece em primavera, muito triste. Vereador Luizinho Magalhães. Usou o termo debilóide aqui na última sessão. O vereador Zancanaro também já se referiu a mim como mongoloide. O vereador Nunho fez piada nas mídias sociais, falando de prender um debilóide. Eu já havia dito para o vereador Zancanaro na outra oportunidade que esses termos eles não são usados mais, eles são pejorativos. Eles não me, não me atingem, não me ofendem. Quando o vereador Luizinho Magalhães, quando o vereador Nunho e o vereador Zancanaro fazem piada com esse tipo de de termo, não estão me atacando. Estão magoando quem tem necessidade especial. A família dessas pessoas. A mim não atingem. É uma forma de tentar xingar alguém usando termos pejorativos. As servidoras aqui, melhor dizendo, as vereadoras da saúde, sabem que esses termos não são usados há muito tempo. Então mostra todo o preconceito e discriminação que esses vereadores têm com as pessoas e com as famílias de quem tem necessidade especial. Não atinge. Você me chamar de mongoloide, debilóide, debimental, mental, retardado, como vocês têm chamado, feito brincadeira nas mídias sociais, não me atinge, gente, de modo nenhum. Eles acham graça. Acha graça, inclusive, usar esses termos, que hoje não são mais utilizados para ver o nível de parlamento que a gente tem. Até o vice-presidente Ademir divulgou o vídeo que o União fez falando de prender o mongoloide, prender o debilóide dentro da caminhonete. Olha o nível. Ah não, mas isso é para você. Para mim não, não me atinge. Eu poderia até ter necessidade especial, não tenho, não tem problema nenhum. Você está atingindo quem tem. Vocês estão ligando, estão usando de linguagem pejorativa, depreciativa. O interessante é que vocês viessem, dancaram a luzinha em onha e pedissem desculpas, não para mim. Porque para mim vocês não estão dizendo nada. Mas para as famílias e para as pessoas que têm necessidades especiais. Lamentável o posicionamento de vocês e vocês têm sido. Reiterado essa prática. Sobre a fiscalização de posturas, aqui que o presidente Manuel Mazuti falou, eu entendo que o seu marido não está conseguindo fazer a fiscalização e os fiscais também não, por falta de segurança, é porque a PM não está conseguindo ir lá. Porque a PM também tem que fazer outras atividades, atividades de rua, de policiamento, ostensivo. Passou da hora da gente montar a nossa Secretaria de Segurança Pública e a nossa Guarda Municipal Armada. Essa fiscalização de som alto é típico de. Guarda Municipal Armada. A PM fica lá no trabalho que ela está fazendo, de repressão, de ostensividade. E a Guarda Municipal vai, para dar segurança para os fiscais. Não adianta mais vocês empurrarem com a barriga. Não é porque é uma demanda e uma ideia da oposição que vocês vão ficar protelando, adiando. Temos que colocar, acabou, não tem mais jeito. Ah, mas nós temos que falar com o Mauro Mendes para trazer mais polícia e tudo mais. Claro que nós vamos trabalhar atividade delegada, polícia militar, polícia civil, mas vamos fazer a nossa parte, que é criar a nossa secretaria. Nossos guardas municipais, tivemos a, de novo a questão do ESF, que foi, teve lá uma situação de boletim de ocorrência, e qual foi a solução do prefeito? Ele vai lá e fecha o atendimento, olha que sandice. Ao invés de você mandar lá os policiais da atividade delegada ou mandar a guarda municipal armada quando for criada, eles fecham o posto, Deixa sem atendimento, pune quem mais precisa. Então já passou da hora da gente criar a nossa Secretaria de Segurança Pública e a guarda municipal armada. Vamos ver se... O, o prefeito engole essa birra e cria a secretaria. Ah, não, mas eu sou criar o Adriano que deu a ideia e deixa para lá isso, gente. Não precisa de segurança. Não está funcionando. A ponto de os fiscais ficarem receosos de trabalhar. Fiz um post hoje sobre a escola Santa Úrsula em Meio, E May, que teria feito uma rifa, de novo, as tais rifas. Feito uma rifa para consertar a fechadura da porta do refeitório que foi arrombada. Aí os professores, alguns, né, evidentemente, porque a maioria sabe que é verdade, alguns vêm no meu Instagram e falam, é mentira, não aconteceu. Claro que aconteceu. Não tem dinheiro para arrumar. Como é que hoje a escola faz para arrumar? Não tem, tem que depender da prefeitura. Eu coloquei um projeto aqui para que nós fizéssemos o repasse direto à Bolsa Aluno, transferência direta de dinheiro do município para as escolas. A Santa Úrsula, a EMEI Santa Úrsula, ia ter todo mês 5 mil reais para fazer esses reparos, instalações manutenções, mas como a ideia é do vereador Adriano, é da oposição, eles não colocam. E aí põe os pais para fazer as rifas. Depois vem dizer que é mentira. A mãe estava lá na reunião, mandou para mim, escreveu, Ela, a pessoa vai ligar para mim, mandar uma mensagem, dizer, olha, teve um negócio que não teve? 120 reais. Então, gente, precisamos aceitar as ideias da oposição que a gente traz e colocar em prática. Porque senão... Não vai ter solução para os problemas. Mesma coisa a questão do lixo. O Manuel comentou. Está é insuportável as pessoas ligarem para a gente e oh, o lixo está aqui. Não passou. Como se o vereador tivesse culpa. Mas tudo bem, a gente representa a sociedade, tem que atender. O lixeiro não passou, o lixo está na rua. Parece que eles criam a dificuldade, vereador Luiz Costa, para depois vender a terceirização, vender alguma coisa, porque não tem explicação. O lixo fica todo na rua. E toda vez é quebra de caminhão. A cidade não está funcionando, não consegue acompanhar, eu já falei aqui, o ritmo do crescimento, e desenvolvimento, a cidade não consegue. Apenas mais dois minutos, eu concluo, vereador Luizinho. Presidente. Estive na prefeitura, na sexta-feira, fazendo uma fiscalização a respeito do dinheiro que vai para publicidade e propaganda. Esse ano são quase 1 milhão e 800 mil com propaganda. Eu queria saber, eu fui lá na prefeitura, eu queria saber para onde está indo o dinheiro. 1 milhão e 800 mil, eu pedi apenas cópia da nota fiscal. O servidor que estava lá, que recebe função gratificada, ele tem 50% a mais de função gratificada, que é um cargo de coordenação que o prefeito deu para ele. São, não é um cargo comissionado, mas é uma função gratificada que, na prática, é um jeito de manter o servidor ali no arreio. Né? Então, o servidor fica ganhando um dinheirinho a mais e ele faz tudo que o prefeito manda por conta desse 50% a mais, que é bastante coisa. Né? 50% do salário. Uma pessoa que ganha 10 mil passa para 15 mil. Ele fica na mão do prefeito. Cheguei lá, fui pedir uma nota fiscal. Nota fiscal da empresa Casa de 10. Eu quero saber... Quem na cidade está recebendo? Quanto o clique F5 está recebendo? Quanto a Record está recebendo? Quanto que os canais de comunicação estão tá recebendo? Eu só queria saber isso. O servidor arrumou uma barraca. Eu não estou em obrigação de entregar, não vou entregar. Eu falei, nós temos uma lei criada pelo vereador, inclusive da base aliada, vereador Renato Casanelli. A gente tem acesso livre. Imediato são essas palavras que estão na lei. Não é requerimento. Não precisa. A ideia da lei foi justamente essa aboliu o requerimento Para que fosse mais rápido a resposta Ele fez uma bagunça total No final das contas aí eu chamei a polícia Porque ele estava no meu entendimento prevaricando Deixando de cumprir a lei Quando a polícia chegou Ele nem era responsável pelo setor Ele não tinha acesso Ele só fez uma birra, uma picuinha para não entregar Quando a polícia chegou O secretário Predo apareceu E nós fomos lá buscar o um documento Ele só fez birra então é isso. Obrigado. Voto seu expediente. Convido nesse momento para fazer uso da palavra da bancada do MDB, ilustríssimo senhor vereador Elton Baraldi, vereador Inhonho, Com o tempo regimental, a vossa excelência de 10 minutos. Boa noite a todos. A gente vem para mais uma sessão e se depara com esse cidadão aí fazendo... Um circo ali em cima na tribuna. Gente, quem vê esse cara falando, leva ele para casa. entendeu? Porque ele é o salvador da pátria. Ele é o cara que defende a moral e os bons costumes. Só não pratica, mas defende. Rapaz, já te falei quantas vezes. Você quer pregar a nova política, mas você usa a política antiga. Uma política de mentiras, uma política. A população não é besta, Adriano. Eu já te falei mais de mil vezes. E quando a gente faz a prerrogativa de debiloid, é para você. Não é para mais ninguém. Inclusive, vereador Adriano. Prova para nós que o senhor não tem problema nenhum. E traga um exame mental aqui. O senhor nunca quis entregar os exames mentais? Por quê? Então. Eu fico triste, o senhor é meu colega aqui na casa, a gente trabalha pelo bem da cidade, mas se falar dos três vereadores em algum evento que não foi citado o seu nome, ele não deve estar merecendo ser nem reconhecido como vereador. Porque a população de Primavera, 400 pessoas acreditou no senhor, para vereador. E quando o senhor faz um circo desse aqui, o senhor deixa essas pessoas numa situação complicada porque a função nossa é de levar a informação correta à população. O senhor poderia muito bem, lá nesse caso da prefeitura, eu estava lá. Por que o senhor não se dirigiu ao setor certo da prefeitura, à pessoa certa? O senhor se dirigiu a um servidor de carreira, o qual tem um concurso para estar ali, e o qual tem uma responsabilidade do sigilo fiscal. E ele fez muito bem de não entregar o documento. Porque o senhor pega um documento e o senhor faz um circo. Protocola. O que, que, que é mudar o senhor fazer um protocolo? Ou a sua arrogância e a prepotência acima de qualquer um. Ah, porque eu tenho as prorrogativas de vereador, eu vou lá e vou chegar. Você tem que fazer isso para mim? É por aí, cara. Leva o documento, protocola para o seu Pedro. A prefeitura não tá lá para esconder nada de ninguém, não, vereador. Muito pelo contrário, eu tenho certeza que uma das gestões mais transparentes que está tendo é essa aí. O Pedro Morato é um secretário responsável. O servidor a qual o senhor foi afrontar lá, que eu estava lá, é um cargo, um cargo de carreira há muitos anos, lá, é efetivo. Então, a próxima vez, com bom diálogo e humildade, o senhor pode ter certeza que será bem atendido, sim. Eu sempre fui, qualquer um aqui é bem atendido lá. Agora o senhor não, o senhor já quis fazer um circo. Tanto é que o servidor teve que chamar a polícia para retirar o senhor do local. Então, o trem é complicado. E eu respeito o senhor, o servidor tá certo. Tem que, tem que, tem que chamar a polícia mesmo. Num caso desse, não adianta. Parabéns ao servidor por ter tomado a atitude correta. E lá coagir servidor público é feio e é errado. Entendeu? Um cara que foi candidato a deputado, fazer um papelão desses, pelo amor de Deus. E também não poderia, Luiz Costa, de enaltecer o trabalho, ao qual o senhor falou aí da, da superintendente Nathalie, está usando uma caminhonete do município do Mar do Leste, você pode ter certeza, uma das melhores servidoras da Secretaria de Obras, competente, atuante, inclusive para entregar esse evento do Natal Luz, ela ficou lá até meia-noite todos os dias. E seis horas da manhã está no jeito. Não é porque está andando numa caminhonete que vai virar uma servidora que não tem a responsabilidade. Pelo contrário. A função dela e o cargo que ela ocupa e o município tendo os veículos, está lá para ser utilizado. Respeito a sua fala, se estiver indo levar a criança à escola, aí também não concordo. Nem o um servidor. Mas quando usa um veículo para desenvolver um bom trabalho no município, que nem a superintendente Nathalie exerce essa função, tanto na parte é, de rua, de trabalho, de coordenação, quanto na parte de compras ali da secretaria, a parte documental, eu sempre respeitarei o servidor do município de Manavela do Leste. Não posso deixar passar em branco essas duas falas aqui, só para esclarecer ao senhor, e tenho certeza que os veículos da prefeitura estão sendo, cada dia que passa, melhorados. E precisamos melhorar mais. A Secretaria de Obras é uma das secretarias que mais precisa estar bem equipadas. Com caminhões novos, com máquinas e equipamentos, pois é uma secretaria que dá sustentabilidade na arrecadação do município. Se a Secretaria de Obras não trazer um trabalho no interior bem feito, para os produtores rurais conseguirem retirar sua produção para gerar divisas ao município, não adianta ter outras secretarias que só gastam. São poucas as secretarias que têm um papel fundamental na arrecadação do município. E ela tem que dar suporte, não só no interior, mas aqui na cidade também. Então, fica aqui meu reconhecimento a todos os servidores da Secretaria de Obras e deixo aqui, o meu apoio a vocês no que precisarem. Estou aqui para somar, para ajudar e parabenizo sobre o comando do Henrique e da superintendente Nathalie a todos os servidores. Vereador boa Elton, noite. Me, dá, me dá uma parte? Pois não, Aldo. É, aproveitando que o senhor está falando sobre as secretarias, eu estive na Vila União agora domingo, acompanhado da vereadora Carla representando essa casa e assim, vereador Elton, quando nós vamos do CAPES na área de saúde, alguém preparou para que tudo aquilo, alguém pintou, alguém fez a obra né? Alguém deixou aquilo pronto Você vai lá para a inauguração de um campo de futebol Houveram servidores Que envolvem secretaria de meio ambiente Secretaria de infraestrutura, secretarias E eu quero aqui agradecer o empenho dessas pessoas Porque às vezes A pessoa fala, chega lá e fala assim Eu queria agradecer né, apenas é, O olhar para o executivo esquecendo que essas pessoas lá atrás Ajudam a construir E eu sempre disse que o sucesso da gestão Do Léo e do Ademir é o sucesso, é a força da unidade do parlamento. Eu nunca escondi isso, que se lá vai bem, é porque nós torcemos que a cidade vá bem. Não tem sentido você sentar na cadeira de vereador e você torcer contra a cidade que você mora. Você está no caminho errado de você fazer apontamentos que não são verdadeiros, que são mentirosos. Então eu quero aqui cumprimentar a vossa excelência que enaltece o trabalho de quem está no bastidor. É o eletricista, é o encanador... É a pessoa que está no asfalto, é quem está varrendo. Quando a gente amanhece que a cidade está limpinha, bonita, pode ter certeza que lá tiveram pessoas, 4 horas da manhã, já varrendo que a equipe do Valmir, que a equipe do cowboy, na roça, na grama, que são os reeducandos, que eu vou entrar nesse assunto aqui para poder falar. Sabe por que a cidade é bonita? São os educandos que dão conta. Talvez o vereador Adriano vai precisar instruir, conhecer melhor a máquina pública, porque ele vai precisar de uma aula, vereador Elton. E eu vou estar pronto para ajudar ele nessa aula e mostrar para ele, o senhor é a Polícia Rodoviária Federal, sai da Polícia Rodoviária Federal e vem andar com essa cidade, para o senhor ver o que esses, esses educando fazem. Então, agradeço a vossa excelência a parte. Vereador Luizinho, só para complementar a sua fala aí, mas ele já saiu da PRF, ele só está lá recebendo. Não sabia disso, ele é, não está ele mais. Não, ele só exerce a função de receber o salário. Eu, eu perdão, então, tô... ele tem tempo de sobra para andar na cidade. Ele é quase um funcionário... Fantasma da PRF, só recebe o salário. Mas tá bom, a prerrogativa autoriza isso aí, então vamos torcer para que ele mude e que ele respeite os eleitores que votaram nele e toda a população de Primavera, a qual a gente tem o maior carinho e o maior respeito. Uma boa noite a todos, fiquem todos com Deus. Feito uso da palavra pelo eminente vereador Elton Baraldi, eu convido nesse momento da bancada do MDB, vereadora eh, Giovana Paula de Oliveira, com um tempo regimental de 10 minutos, a vossa excelência. Vossa excelência que pertence à, à bancada MDBista nessa casa. Boa noite a todos. Quero cumprimentar a mesa em nome do nosso presidente Ivado, que nesse momento preside a mesa, Quero cumprimentar os meus demais colegas vereadores, no nome das minhas colegas Carla e Vanessa, a todos os presentes, em nome dessas professoras maravilhosas que estão aqui. Quero cumprimentar as pessoas que nos assistem pelas é, redes sociais, em nome da minha amiga Magda Castelo Branco, que nesse momento está nos assistindo. E hoje, assim, na verdade, eu estou com meu coração cheio de felicidade, de ter vivenciado uma semana de tantas vitórias para a sociedade primaverense. Eu vou falar de forma rápida, porque meus colegas que me antecederam também já citaram tudo o que houve na cidade é, de Bom, que, iniciando pela inauguração do CAPS, uma obra que ficou quase uma década parada, e, graças ao esforço de muita gente, como do eletricista, como da, da, do pintor, enfim, várias pessoas trabalhando para que essa obra fosse inaugurada. E em nome do servidor Aldo, que é o, é o servidor da saúde, que está sempre à frente das nossas obras, eu agradeço a todos os envolvidos nesse grande projeto. E dizer que como a saúde mental precisava de um espaço amplo para dar dignidade aos nossos pacientes e também aos funcionários que ali desenvolvem suas ações. Não só o CAPES, mas todas as unidades devem oferecer o mínimo é, de conforto aos pacientes e aos funcionários para desenvolver um bom trabalho. Quero também dizer é, a felicidade de estar presente na, no Natal Encantado. Eu sou uma pessoa muito suspeita de falar sobre isso, eu amo Natal, é um momento de confraternização entre as famílias, da gente fazer uma reflexão do, no, do ano que nós vivenciamos, de verificar realmente esse espírito natalino dentro do coração de cada um, e o processo de você acordar de manhã e falar assim, hoje eu vou fazer o bem por alguém, eu vou fazer o bem pela minha família. Natal é o um momento da gente se aproximar das pessoas que estão afastadas, enfim. Foi um momento muito lindo, a praça estava cheia de famílias, de mães, pais, assistindo suas crianças. Naquele, é, todo dia está tendo eventos maravilhosos da apresentação da Secretaria de Cultura, que desenvolve durante todo o ano um trabalho com as crianças. E a gente sabe que esse trabalho faz toda a diferença na vida da criança. Então, isso, só tem uma palavra para dizer da felicidade de uma vereadora estar presente, vivenciando todo esse processo. É a gratidão, realmente, de tudo que está sendo executado. É, minha amiga Vanessa esteve nos representando na entrega dos títulos fundiários. E para uma família ter o título da casa própria, eu acredito que não existe nada mais gratificante para uma família. Então, assim, é com, com muita felicidade muito prazer da gente estar tá fazendo parte dessa história, nós como legislativo aqui presente, e essas famílias que aguardaram tanto tempo para conseguir receber o título é, em suas mãos de, das, das casas que já moravam há tanto tempo. Esperaram muito tempo para estar tá conseguindo receber esse título, e graças a Deus, neste momento, foram contempladas e vão passar um Natal muito mais feliz. Quero também ressaltar a entrega das salas de educação infantil, na, anexa à escola Carlos Drummond, na Vila União. Ficaram lindas, maravilhosas, as crianças realmente precisam, amplas, dando condição de atender um número maior de alunos. Então, isso aí é com muita felicidade, até porque a gente sabe da distância que tem de lá, para vir estudar na cidade. É inadmissível que a gente não consiga construir próximo da onde as pessoas moram, para que elas possam usufruir de todo esse processo. Então, realmente, a gestão está de parabéns com todo esse processo que nós passamos essa semana de muitas entregas de obras, de muita, de muita coisa à população. E hoje eu tive o privilégio de participar da formatura do curso da Justiça Restaurativa na formação de facilitadores do Círculo da Paz. Eu não sei se todos conhecem o que é o Círculo da Paz, mas ele foi instituído por lei, pela Lei Número 2023, de 2021, que regulamenta as práticas das Justiças Restaurativas como política pública em nosso município. Eu tenho a felicidade, junto com os meus demais colegas, de ser autora dessa lei e saber que, a, que essa política pública foi implantada no nosso município. E quero relatar a vocês que hoje, no depoimento de uma aluna de uma escola que participou do Círculo da Paz, ela relata a transformação na vida dela com esse Círculo da Paz, a criação de empatia, a facilidade que ela criou de se abrir. E aí eu falo para vocês como é importante a gente trabalhar em cima é, de, de tudo que é preventivo. A gente não deixar que nossas crianças adoeçam, que os nossos profissionais adoeçam e que realmente, junto com é, o Poder Judiciário, Poder Executivo e Poder Legislativo, juntos, a gente desenvolveu um trabalho pró-sociedade nas práticas realmente restaurativas no Círculo da Paz trazendo mais confiança no ser humano, desenvolvendo as habilidades que eles necessitam ter, porque realmente é disso que a gente precisa, é isso que está faltando. A gente ter mais é, humanização no tratamento de humano, que talvez esteja faltando isso muita tecnologia, a gente acaba se perdendo esse contato de olho no olho, de aperto de mão, de estar tá próximo. E é isso que a nossa... É, é, nossas crianças e nossos adolescentes precisam ter mais. Né? Eu realmente já não faço parte dessa geração de, te de tecnológicos, já sou uma pessoa que já vivenciei mais subindo em árvore, brincando, correndo, conversando, mas hoje a gente precisa é, vivenciar isso. E teve presente... É, Várias pessoas importantes aqui do Estado, do, do Poder Judiciário. Então, foi muito gratificante, foi muito bonito. Eu gostaria que todos vocês estivessem presente para escutar o depoimento da aluna, o quanto isso foi significativo na vida dela. O meu coração se encheu de alegria por ser um grãozinho de areia nesse mar nesse, nesse mar maravilhoso de transformação, de transformação da sociedade. E para finalizar, eu não poderia deixar de ressaltar aqui a presença das nossas professoras e dizer do, do meu apoio pessoal, junto com os demais 14 vereadores, no sentido de fazer valer o seu direito da data base, que eu acredito realmente que o Executivo não vai deixar de atender esse pedido das professoras, do, do Legislativo, por uma lei que já existe a nível federal, que a gente precisa normatizar a nível estadual, ou municipal, desculpa, a municipal, e ofertar algo que é direito de vocês, não é nada que está sendo dado a mais, e sim para as professoras que há tantos anos dedicaram a sua vida na transformação das pessoas, das crianças... E se hoje a gente tem uma sociedade melhor, é graças a essas mulheres que entregaram a vida, muitas vezes até a própria saúde, com as nossas crianças. E hoje, após esse término de trabalho, que feito com, de forma maravilhosa, estão aposentadas, elas não podem ficar, sobre um, ficar sem um direito a elas garantido. Por isso que, novamente, aqui nessa tribuna... Peço ao nosso prefeito Leonardo, que tenho certeza que vai atender esse pedido, e realmente é, efetuar um direito já garantido em legislação federal. É, Para encerrar aqui, eu não poderia deixar de falar de algo que me entristece. Nós estamos encerrando o ano, depois de um ano inteiro de luta, da equipe da saúde onde o PCCS da Saúde não teve nenhum... Dois minutos, por favor, presidente. Nós estamos encerrando um ano que iniciou com a construção do PCCS da Saúde, foi protocolado no Executivo e foi solicitado que fosse aberto uma discussão sobre esse processo, o que a gente poderia estar melhorando dentro do PCCS, do que poderia estar sendo feito pelos profissionais de saúde para que o funcionário da saúde tivesse o seu PCCS garantido. Infelizmente, nós estamos encerrando o ano sem ter nenhum progresso nesta pauta. É, a luta continua, tenho certeza que o servidor da saúde não vai desistir tenho certeza que o nosso executivo vai abrir essa pauta para discussão e negociação e que a gente consiga, o ano que vem, alcançar essa meta tão desejada por todos os funcionários da saúde. O que eu tinha para o primeiro expediente era isso, agradeço e que Deus nos abençoe todo, toda essa, essa semana e se for necessário eu volto no segundo expediente. Nesse momento eu convido para fazer uso da palavra, excelentíssimo senhor vereador Itamar Ferreira de Queiroz, vereador Temazinho Pedreiro, que pertence à bancada do União Brasil, no qual também representa a sigla no município de Primavera do Leste como presidente. Vossa Excelência, com o tempo regimental, à vossa disposição. Boa noite a todos. Primeiramente, quero agradecer a Deus por mais um momento. Em nome do meu colega de partido, Renato Cousanel, cumprimento a minha diretora. Em nome do Sérgio Crocodilo, cumprimento a bancada. É, em nome da minha professora Elizabeth aqui, cumprimento todas as professoras presentes. E a professora Marley também, estudei com vocês em 94, no Mauro Weiss, quando Naquele tempo, Mauro Weiss era a melhor escola do município pelos professores que tinha. Parabéns e muito obrigado por part ter participado da minha vida, professora. É, quero aqui também agradecer aqui a presença aqui do, do Jandir, Jandir, pessoa do, do grande coração. Deixa, já deixo um abraço aqui para a dona Lúcia, para o Toninho, entregue a eles, pessoas que me acolheram, que gostam muito de mim, fico muito feliz por fazer parte da família de vocês. É, em nome do Fabrício, cumprimentar todos os advogados da Câmara aqui, presentes aqui, né, os procuradores. E seja bem-vinda nessa casa, está sempre de portas abertas para vocês, pelos os gabinetes, para os vereadores. E... Venho aqui, presidente, é, parabenizar aqui a, a, a Igreja Salete pela grande festa, a 17 festa do Dom Bosco, o Boi no Rolete, Quinha, para fundo para que seja construída aquela quadra, de are... quadra para eles lá, construir a sede da igreja, e a gente fica muito feliz por isso. Hoje eu fiz questão, hoje, de ir ali na Serra do CTG, aonde que em 2015, nós cortávamos aquela serra, o Getúlio tinha cortado aquela serra, que desce para o CTG, e a gente fomos lá e asfaltamos, na minha época, um coordenador junto com a turma do Chiquim, e asfaltamos lá sem nenhum um projeto de licenciamento, e está lá o asfalto até hoje, asfalto de borra, o restinho que sobrou lá, e o pouco a gente pôde fazer lá naquela serra que, quando chovia ninguém subia e, quando, e ninguém descia ali por causa daquele barro lá que você era patrulheiro na época, você sabia a dificuldade que era aquilo ali. Então, nós, quando foi pedido, o Ministério Público pediu para a gente tirar aquela usina dali do lago ali, para não contaminar o lençol freático, nós pegamos o material, a borra que sobrou, e joguemos lá e está lá até hoje, entendeu? Então, é, eu não vejo dificuldade hoje do corte da serra da Toca do Jacaré e do Vale Verde. Porque lá tem mais de 10 anos, mais de 15 anos que foi cortado aquela serra, nunca deu uma erosão. Então, falar de preocupação de erosão, não, tem, não precisa ter preocupação, não. É fazer os talude de maneira adequada, como deve ser feito, com um corte de 15%. Resolve. Ah, o Temazinho é engenheiro? Não. Eu tenho a prática de fazer, como a Vossa Excelência também tem a prática e sabe fazer. Eu acho que pegar é, Temazinho e, e, e Quinha Juriti. Então vamos lá, faz o problema e nós garantimos que não vai dar problema de erosão. Porque nós temos a prática de fazer o serviço. Quero falar também do lixo aqui também, gente. Está uma brincadeira esse lixo aí. A gente reclama, mas não está resolvendo, entendeu? É, principalmente o lixo úmido. Viu, Giovana? O problema de dengue que está aí, aquele lixo úmido acumulando ali. É, e hoje, eu estou com alguns dias já fazendo questão de fiscalizar. E a semana, semana passada eu fui lá na prefeitura pegar a minuta do contrato da empresa que está recolhendo o lixo. E essa empresa, ela está com um coletor no caminhão, só um coletor. E lá no Parque Eldorado, onde eu, onde eu moro, eu fui ver, eu levantei 5 horas da manhã, eu tenho filmagem, eu tenho foto. Hoje mesmo tinha um coletor só Meu no vazio, caminhão. Me cede uma parte? Feito sim, vereador. Acabei de consultar aqui o doutor Diogo, aqui, porque eu sei que está para ser o um processo licitatório do, do, do lixo de novo. A qual o senhor já vem cobrando faz dias na tribuna. Está faltando, sabe o quê? O parecer dos procuradores, o parecer técnico. Ô meu amigo Fabrício! Vamos agilizar lá, Fabrício. Pelo amor de Deus, a nossa cidade está feia, Tem tá, um com problema sério e a reclamação, a população tem razão. Então, é para o senhor pedir se conferem a confere informação? Confere a informação? Confere a informação? O processo do lixo ele tem que ser o primeiro de qualquer situação, pode parar qualquer outra situação para ter o parecer, né, Fabrício? Presidente, e também quero falar também aqui, presidente, dos títulos das casas. São Cristóvão foi entregue mais de 20 títulos. Então eu venho aqui é agradecer a administração Érico Piana. Novamente eu volto a falar de Érico Piana. Érico Piana, sim, é um administrador é, dosado. Fazia escola, fazia creches e a cidade crescendo, Luizinho. Também dava habitação para a população mais carente. São Cristóvão, Parma, é, Primavera e alguns bairros, alguns outros bairros. Foi, é, deu, sim, para a família carente. E quero parabenizar aqui ele, porque o Érico Piana dosava as coisas para fazer. Enquanto o, o, os outros prefeitos, cada um tem a sua particularidade, cada um tem o seu trabalho feito. Primavera é, sempre teve o seu administrador bons, bons mas o Érico Piana, eu tiro o chapéu para ele por causa disso. entendeu? Porque eu penso sempre no mais pobre, eu penso no mais pobre. Rico já está muito bem, obrigado. Né, é, né, Jandir? O agronegócio vai muito bem, obrigado. O rico lá, se ele der de comprar um caminhão para ele uma estrada, ele encascaria. Mas o pequeno produtor não, não dá conta de, de cascalhar uma estrada dele. Nós temos dificuldade nossa lá, lá do, do Toninho, lá do pessoal de João Paulo, lá do, do, do, do, do Ronan, daquela turma lá embaixo. A estrada é dificuldade para subir aquela serra da ponte. Entendeu? Então, nós temos que ajudar. É o pequeno, é o pobre. O pobre é que precisa da ajuda do poder público, não é o rico, não. O rico faz mutirão lá e faz as coisas para ele lá, que tem dinheiro sobrando. É, quero parabenizar também a, a, a, o serviço, o trabalho da Vila União, o Carla, lá, você, Giovana, os vereadores que, que foram lá e cobraram do Executivo, o Executivo fez, foi lá e resolveu o problema, não criticou, nós foi lá, demos uma solução e foi feito. O CAPS, Giovana, parabéns, Giovana, lá por estar à frente do CAPS, lá. é uma obra que muita necessidade, é uma obra grande que vai atender melhor a população. Posto de saúde, entregue de entrega, né, Luizinho? Mas é eu, uma, uma parte, só para fazer jus, acabei de ter uma fala aqui com o procurador, está na mão dele, está fazendo a correção do projeto, mas garante que amanhã já está na mão de volta do município para as correções necessárias e será tomada todas as providências. Então, fazer jus, o processo está na procuradoria, mas está em correção e tem algumas falhas, por isso que ele não foi entregue. É, e nós temos que correr o quanto antes, obrigado aí, gente, por entender aí. Vamos correr o quanto antes, porque o Natal está bem aí né o Natal tá bem aí a cidade tem que estar tá bonita tem que estar tá bonita menos limpa tem que estar tá, né é, Lama asfáltica também agora o serviço voltou o serviço de qualidade Renato tá, ó top parabéns entendeu Costa acústica ficar pronta até dezembro é, e nós falando aqui de de moradia é, que o que falou que eu peguei a parte do do, do Sérgio Crocodilo e o grande a, a, a minha maior preocupação é que, Existe a Casa Verde e Amarela, que é para quem ganha 72 salário. A minha preocupação toda a vida aqui foi a preocupação das pessoas que ganham menos. As pessoas que trabalham lá de, de, de, de secretária doméstica, que trabalham lá no, no, no caixa de supermercado, que trabalham lá no posto de gasolina, entendeu? De frentista. Que não conseguem, por quê? Ela vai pagar, talvez paga um aluguel de 800 reais. Vai sobrar o quê para ela? ganha 1.800 reais. E outra coisa, os caras estão tá reclamando aí também, ônibus, que está sem mão de obra. Ah, não tem mão de aula. Todo dia tem pedra colocando lá, precisando de gente. Contrata-se, assim, contrata-se. Assim. Mas não fala de pagar um salário digno, não. Pagar 1.300 para as pessoas trabalhar O mês todo dia pagar 1.300 É uma vergonha. Eu acho que o maior problema que nós enfrentamos, vereador Temazinho, é a falta de moradia no município. O governo federal deixou nós órfãos de moradia para o município. Para todos os municípios do Brasil. eu, eu, eu assim, eu não, posso, eu não posso queixar da minha profissão de pedreiro. Tá certo que não, não, que não atualizou, né, Luizinho? Mas tem as pessoas lá que trabalham no caixa do supermercado, ganhando R$ 1.300, R$ 1.500. Vai lá na, na, na, na Mantiqueira, lá R$ 1.800, R$ 1.600. Um administrativo ganha R$ reais Luizinho. É onde que o aluguel pega no município. Dois minutos, presidente. Então, tem várias, vários setores, várias, várias empresas que pagam pouco, aí não vai ninguém. Entendeu? Não adianta querer, querer colocar lá, contrata assim, e não dá um, um, um, uma remuneração melhor para, para as pessoas. Entendeu? É. E também, castra móvel. Desde o começo eu defendo a questão de fazer convênio com as clínicas de Primavera do Leste, veterinárias para atender os animais. Castra móvel vai para um ano vai sair do papel. O deputado veio aqui, deu aquele... Reboque lá, só o reboque, agora tem que fazer documentação, dinheiro pra lá, dinheiro pra cá, vai isso, vai aquilo, não tem não sai do lugar. Entendeu? E a pessoa tá com dificuldade. Hoje mesmo eu é um senhor aqui, né, Luizinho? Precisando desse trem, cara. Precisando dessa clínica. Se tivesse feito um convênio com a clínica, a clínica fazia o trabalho todinho lá e resolvia o problema do cidadão. O cidadão é borracheiro e cuida dos animais lá, cuida de animais de rua. Então nós temos que ver isso, essa questão o quanto antes. Ou pega esse e faz uma cozinha nele e leva lá pro interior, pro mato, pra lá. Estrada do Vale Verde, como o Luiz Costa falou aqui, Luiz, a gente pede encarecidamente aí para o Henrique Gato aqui, que quando terminar ali, que seja feito mesmo ali a Estrada do Vale Verde, da Toco Jacaré, porque vai chegar o Natal, muitas famílias vêm de fora, né, Ionho? Vai ir lá para as famílias ali, entendeu? ver ali, é, porque tem muita família para cá, tem muita família que, vem aqui na, que, que não tem condições de viajar para visitar os parentes fora. Então, os parentes vêm ali na casa deles ali, entendeu? E também não é só... Também não é só também o prefeito também, não, e o Henrique já tem que cobrar não, nós temos que cobrar também o batata, nós temos que cobrar o Nelson também, entendeu? É parceria, vamos cobrar isso. E desde já eu peço aqui também para o secretário de Meio Ambiente lá do de Pochorel que libere logo aquele laudo da cascaleira lá que nós conseguimos, a cascaleira é 4 hectares de graça, que consiga logo, o laudo está lá. Nós peguemos, nós paguemos o documento para poder ser feito, tudinho, está tudo pronto, só liberar. Aí o rapaz falou que vai lá ver ainda a cascadeira ainda. Não tem condições, a gente faz para ajudar. Nós não queremos nada para nós, nós, estamos ajudando. Vereador Temazinho tem direito depois no segundo expediente. É cinco minutos, caro, caso queira concluir o vosso discurso. Convido nesse momento, triste senhora vereadora do Partido Verde, vereadora Carla Jaqueline da Silva Souza, conhecida carinhosamente como Carla da Saúde. A vereadora Carla tem um tempo regimental de dez minutos, que é a segunda secretaria nesse momento... Registra a liderança da nobre vereadora nesse parlamento. Boa noite a todos. Em nome do temazinho, eu cumprimento a mesa. Em nome da bancada feminina, vereadora Vanessa e vereadora Giovanna, eu cumprimento os demais vereadores. Cumprimento todo o público aqui presente, principalmente as professoras, mostrando a união de vocês. Fico muito feliz. Em ver que vocês sempre estão aqui. Nos sinto honrados aqui em recebê-las, sempre aqui, tá? Sejam todas bem-vindas. Também cumprimento os procuradores do município, Tiago, Fabrício, o Carlos também, que estava até agora há pouco. Sejam sempre bem-vindos aqui nessa casa. Jandir, maravilhoso. Fez é um jantar excelente ali para a Secretaria de Saúde na confraternização. Muito obrigada pelo seu carinho, sua dedicação com todos. Quero aqui começar o meu discurso falando justamente da Vila União e relatando, vereador Luizinho, que o senhor fala sobre secretários. Estivemos lá representando essa casa na Vila União e ali é ali uma comunidade que estava, não vamos dizer esquecida, mas com várias demandas a serem resolvidas. primeira reunião que tivemos lá o ano passado, a reunião começou às 18 horas e terminou às 23 horas. Eu, vereador Luizinho, vereador Crocodilo, vereador Luiz Costa, estivemos lá na Vila União. E trouxemos toda essa demanda ao executivo. As crianças estudavam no container, crianças do anexo da escola Carlos Drummond de Andrade, estudavam no container lá na Vila União, as crianças de 4 até 6 aninhos. E foram feitas as salas de aulas que ficaram lindas. Um banheiro próprio para as crianças, ali dentro, onde elas não precisam mais atravessar ou na chuva ou no sol para ter acesso ao banheiro, tá lá junto das salinhas. Eles tinham uma demanda da construção de uma horta para a vila para se fazer também uma disciplina da, da escola, do campo, que é a prática, que era cuidar da horta, e a horta foi feita, ficou muito bonita, toda cercada. cercar o parquinho também lá da vila, que também era uma demanda da comunidade a quadra foi reformada e o campo, que ainda não está com a qualidade 100%, mas foi possível fazer o torneio lá no domingo, que foi também muito bom. Então, assim, isso faz a diferença na nossa vida, é poder fazer a diferença na vida do outro. E levar uma qualidade e dignidade de vida também. Eu fico muito feliz em poder ter feito parte de tudo que foi construído na Vila União. Desde o ano passado, a gente vai e volta, vai e volta lá, e vem sempre trazendo essa demanda deles, que estavam lá. E ficou tudo maravilhoso. E eu agradeço a todos os secretários que estavam envolvidos. Nem vou citar não, porque eu sei que todos, né, doutor Diogo, estão envolvidos nisso. É desde o projeto, que é elaborado e mandado para essa casa. É os pagamentos. Adriana, não posso deixar de citar a Adriana, porque é uma força feminina tremenda, que foi dentro da secretaria, correndo atrás de tudo é quem pagar os recursos, é todo mundo que estava ali, fez a sua diferença, fez o seu papel. E ficou muito bonito lá na Vila União. E agora precisa-se da regularização fundiária lá também e do asfalto, porque lá é chão e a estradinha que passa aqui, que é bem a das fazendas, ficam bem perto da escola. Quem nunca teve lá, então é ao lado da escola a ruinha de chão. E a poeira Vem toda em cima da escola. Então, já foi ali um compromisso também firmado, junto com o seu Ademir e o Léo, para que se passe a lama asfáltica ali, e se faça o asfalto da Vila União. Por falar em asfalto, eu sei que nós estamos na época de chuva, uma época bem complicada, mas, infelizmente, os bairros, principalmente, estão sofrendo muito buraco. Passamos hoje lá no Atlântico Sul vindo aqui, subindo a Avenida Santo Antônio, perto da escola FMT. Passamos o Jardim Universitário, estudo hoje nessas correrias do dia. Está muito difícil. Primavera 3, lá na Rua Jatobá, está uma cratera. Assim, um buraco. Então, assim, eu sei que está em tempo de chuva, muitas vezes não dá de tampar, mas na hora que consegue, precisa ali, causa acidente. Então, um olhar, por favor, a essas ruas Principalmente os bairros. porque eu falo dos bairros? Porque é onde está que realmente tem um fluxo muito grande e muitas vezes não passam lá e não vê a necessidade que tem de se fazer pelos bairros. Então, por favor, Henrique, junto com a sua equipe, Nathalie, que eu acho também uma excelente servidora da Secretaria de Obras, a gente sempre manda umas demandas do lixo, do entulho, e ela sempre ali presente, sempre respondendo, dando atenção, indo lá, mandando a equipe verificar ela sabe da necessidade que tem nos bairros. Então, a gente pede um olhar aí a esses asfaltos, aos buracos, um olhar ao lixo, todo mundo falou do lixo. Infelizmente, eu penso assim, gente, se não vai passar o caminhão, não tira o lixo da lixeira. Se o caminhão vai atrasar, não tira o lixo da lixeira, deixa ele lá na lixeira. Eu sei que facilita muitas vezes o trabalho... De quem está lá fazendo a coleta, mas aí o cachorro já rasgou, o gato já rasgou, carregou para a rua, levou para o terreno baldio, levou para o meio do canteiro, deixa o lixo lá, pelo menos evita. E aí se chove, carrega aquilo tudo, vira uma bagunça, uma sujeira. Então, assim, é uma opinião minha. Então, às vezes, podem, quem está lá na lida do dia a dia, pode não pensar desse jeito, porque faz, facilita o trabalho deles. Mas, infelizmente, demora muito o caminhão passar, e aí o lixo fica lá e é espalhado. Então, a gente tem que pensar nessa solução e construir juntos a resolução do lixo. Uma cidade tão linda como Primavera, agora toda decorada nesse clima natalino, o lixo não pode ser a nossa decoração de final de ano. Então, vamos temos que olhar e buscar uma solução com relação a isso. Vou falar em final de ano, como disse Vanessa, Anderson a sua equipe aí da Secult, parabéns a todos vocês. Tá linda a programação, a dança, teatro. Cora o coral, está muito lindo o Natal, encantado mesmo, lá na praça. Tivemos lá ontem, bonito para tirar foto. Tem o Papai Noel, as crianças ficam encantadas, muito bonito. Parabéns pela dedicação. Vocês, Secretaria de Obras, todas as secretarias que estão envolvidas aí. Eu sei que não é fácil, é um trabalho árduo, mas ficou da parte, sim, vereador? Vereadora Carla, eu só queria lhe agradecer, lhe cumprimentar pela senhora ter... É, nos representado naquele ato em que nós estávamos presentes, mas com a fala, falando em nome dos 15 vereadores. Parabéns, tá? Inclusive, nessa cerimônia aqui, todas as cerimônias que eu participei, nunca ouvi mencionando o nome de 13, sempre ouvi mencionando o nome de todos. Então, só fazendo uma correção, inclusive lá nessa cerimônia, foi citado o nome dos 15. E eu quero lhe agradecer por essa, por essa gentileza e a sua forma de ajudar a conduzir o parlamento falando da nossa casa lá. É sim, né, vereador? Até porque quando vem um projeto para essa casa, Somos os 15, né? Votamos e buscamos por isso. Nós representamos todos, né? Apesar de que tem certas representações individuais que não me representam. Mas voltando a falar, obrigada Anderson pelo seu trabalho, está lindo você e toda a sua equipe, porque eu sei que não é só você, é toda a sua equipe aí da Cultura e todos os envolvidos obras. Então, de parabéns ficou com muito bom mesmo. Eu quero aproveitar aqui um pouco o tempinho que está faltando desse expediente para falar do projeto chamado Maria Bonita de Natal. O projeto Maria Bonita de Natal surgiu ano passado com o Conselho da Mulher. É um projeto onde nós arrecadamos bolsas, materiais de higiene, sabonetes, esmalte, batom. e Nós montamos essas bolsas e doamos e levamos a mulheres que foram vítimas de violência, a mulheres em situações... É, de mulheres em situações de violência, mulheres em situações que não têm, muitas vezes, a condição de comprar uma bolsa, e muitas vezes nem materiais assim. Então, nós estamos fazendo campanha aqui na Câmara, tem um ponto de, de recolhimento aqui na Sala da Mulher, a gente também tem lá no Conselho, e a gente vai até você também para buscar bolsas e utensílios que você se sente de doar, é muito importante. Já ganhamos até cobertores esse ano, roupas, então assim, chama-se Maria Bonita de Natal É uma mulher transformando a vida De outras mulheres Muito obrigada a todos, que Deus abençoe a nossa semana E eu volto no segundo expediente Nesse momento eu convoco O primeiro secretário, o vereador Renato Cozana Júnior, para que possa assumir aqui A dupla função de primeiro secretário E segundo secretário, para que eu possa fazer O uso da palavra dentro do meu prazo regimental Presidente, peço autorização para falar em nome do segundo secretário, pedindo nesse momento, na tribuna, com o um tempo de 10 minutos, suplente do deputado estadual, vereador Luiz Magalhães. Senhor presidente, colegas vereadores, boa noite a todos. Quero aqui, em nome do Jandir, cumprimentar os as... Jandique é suplente de vereador do PSD. Agradeço em nome do doutor Diogo, agradeço servidores públicos do município de Primavera do Leste. E gostaria de pedir um minuto de silêncio em memória à mãe do servidor Aldo, que faleceu na semana passada, e à mãe do pastor Edson, da igreja é, Madureira, né, onde nós é, temos o maior apreço aqui, em nome do pastor Vado. Gostaria que nós ficássemos de pé para um minuto de silêncio, por favor. Gratidão a todos, obrigado. Eu quero aqui começar falando das boas ações, começar falando do programa de regularização fundiária. Agradecer aqui, presidente, a força do Ministério Público, a força do Poder Judiciário, que se, também sempre tiveram parceiros da Câmara Municipal, a Secretaria Municipal de Assistência Social, através dos servidores daquela casa, Renato. Ali nós tivemos, crocodilo, o um importante servidor Romualdo. Romualdo sempre se dedicou a essa regularização. Eu quero aqui poder agradecer e cumprimentar. Quero aqui cumprimentar também o CAPES do Castelândia. Eu acho que o município ganha muito. É importante a gente pensar nas obras estruturais, no viaduto, na ponte. Tudo é importante, mas é importante a gente saber que muitas pessoas se dedicam e precisam de ajuda no decorrer dos anos, de certa forma, porque contribuíram muito com o município. Não é só servidor, são pessoas do dia a dia, a primavera cresce. E esse investimento vem em boa hora. Lá nós temos a colega Giovana como coordenadora desse trabalho. A Giovana vai estar lá auxiliando. E eu quero poder cumprimentar os servidores do CAPES e desejar que Deus abençoe grandemente o trabalho que vocês vão fazer para a nossa querida comunidade de Primavera do Leste. Participei também de um mato importante na Secretaria Municipal, no CMTU do Sistema de Segurança. Nós vimos ali, colegas vereadores, um café da manhã importante é, com a presença da CDL, com a presença das entidades como a Associação Comercial, com a presença do CONSEG, com a presença da Polícia Militar, com a presença da Polícia Rodoviária Federal. E foi importante a gente saber que a cidade, os quatro cantos hoje, quem entra e quem sai em primavera, não tem como sair e sem entrar, sem saber de nada, porque os quatro cantos estão monitorados. Eu quero dizer que é um avanço importante, eu quero aqui em nome dos procuradores da Prefeitura, Dizer que isso é uma somatória, isso é a importância da gente ver o resultado acontecer. E eu tenho certeza que esses avanços colocam Primavera no patamar de segurança pública, importante para o nosso querido país. Participamos em Brasília ainda no termo de segurança com o vereador Luiz Costa. O vereador Luiz Costa conduziu uma reunião importante, onde nós tivemos no Ministério da Justiça, para tratar sobre o assunto da segurança pública de Primavera, a possível implantação, e, a, e lá foi sugerido que a Secretaria Municipal não, mas sim uma segurança contratada. Até porque os vínculos empregatícios para se manter uma Secretaria de Segurança, com a Polícia Armada, nesse momento eles indicam como inviável, o que nós ouvimos lá. Então estou passando aqui, né, que é importante a gente pensar nisso, mas é importante a gente pensar nesse trabalho que vai ser feito aí. A Vila União eu quero aqui poder cumprimentar, em nome da Camila, do esposo dela, em nome da Fanácia, da Colônia Russa, que está ali do lado, do Bareta, eu quero cumprimentar todos eles, a comunidade escolar foi recebido nessa primeira demanda que nós tivemos lá, teve eu e o vereador Adriano, estivemos lá na primeira vez, depois tivemos a segunda vez com a vereadora Carla, com o vereador Luiz Costa, com o vereador Crocodilo, né, representando essa casa, levantamos as pautas, discutimos com os secretários que precisavam serem feitos com o prefeito, com o vice-prefeito, e o serviço, para nossa surpresa, foi feito de acordo com o combinado. Então, o que é combinado, está combinado e está sendo pago essa altura. Professores, o destino quis que nós estivéssemos no final de ano aqui junto com vocês de novo. ano passado, nós tivemos que votar o RGA aos 49 minutos. Sabe aquela bola perdida que você vai falar, não vai conseguir? Nós conseguimos no RGA do ano passado, e esse ano novamente, porque nós vamos, é, no dia 21, ter que votar um extraordinário por conta do tempo regimental. A tramitação do processo, nós temos que respeitar, porque senão qualquer pessoa entra com a liminar, derruba um ato regimental, presidente. E aqui, presidente, eu quero aqui cumprimentar a Vossa Excelência e dizer, líder do prefeito, vereador Crocodilo, pela pauta importante de não deixar de jeito nenhum, vai, vai ser dia 21. Não tem problema, os parlamentares que estarão aqui estarão prontos para poder ajudar né, os professores a votar essa pauta tão importante do RGA que vai entrar em 1 de janeiro com recurso na conta, com dinheiro na conta, sabendo que é uma pauta importante e uma defesa de vocês, que é uma luta nossa, é o nosso dever fazer isso aqui. Então, parabéns a vocês, professores, e nós vamos fazer a nossa parte aqui. É, eu gostaria de poder fazer uma defesa grande aqui em relação ao secretário, ao pessoal da pasta é, da fiscalização. A gente, quando fala que vai ocupar um cargo em algum lugar, você tem que se preparar para esse cargo. As pessoas acham que fazer política é simplesmente subir aqui, falar bonito, ou atirar pedra para todo lado, ou xingar as pessoas, ou maltratar as pessoas. E não é assim que funciona, não. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, da Secretaria de Fiscalização. Sabe quantas ocorrências acontecem no fim de semana 40, a média, no fim de semana. São cinco servidores, apenas eles revezam dois em dois por fim de semana. Dois agora, um folga, dois no outro fim de semana, dois eles vão lá. Eu estava fazendo o um levantamento aqui e estava vendo aqui, ó. já foram dez fiscais, mas dois faleceram, que Deus o tenha, porque fizeram um brilhante trabalho. Dois faleceram da secretaria, era o concurso, outras saíram do concurso, e que, em vista dessa demanda do município, hoje o ideal seria 15 pessoas para poderem trabalhar. Mas no concurso vigente não tem. Tem que abrir um novo concurso, tem que abrir uma nova situação para poder trazer essas pessoas para cá. Mas eu quero aqui falar do empenho desses cinco. Às vezes a gente é menos, como eu vejo vocês, professores. A rede são quase mil em primavera da educação. E a gente vê aqui na plateia 30, 40, um exemplo. A gente sabe que vocês estão representando toda uma categoria, toda uma luta. E aqui a maioria das pessoas a gente conhece pelo nome e olho no olho, sabe da história do que vocês já fizeram para o Primavera. E a gente não pode ser injusto sem você olhar o outro lado da moeda. Você imagine quando alguém conta uma história para você, se você cai no conto de fada dessa primeira história sem você saber e conhecer o que está acontecendo do outro lado. Então, nunca tome na sua vida uma decisão sem consultar, sem ouvir o outro lado da moeda. Isso é importante. Você já pensou uma, uma, uma secretaria dessa com 40 ocorrências, com duas pessoas trabalhando por final de semana? Você não dá conta, o município cresceu e as pessoas têm que entender que o município cresceu. E é isso que me faz vir aqui na tribuna e falar para vocês que a gente tem que reconhecer aquilo que é feito e vocês têm o nosso apreço mesmo com essa deficiência nós sabemos que é preciso unir as forças com a nossa gloriosa polícia militar que faz um brilhante trabalho nós tivemos um assalto agora ao comércio que nós nunca estávamos nunca mais seis meses sem nenhum assalto ao comércio esses dias 8 horas da manhã na segunda-feira teve um assalto aqui ao comércio perdão na quinta-feira de manhã a polícia imediatamente com o sistema de monitoramento já prendeu pois não, vereador Tomar a liberdade de pedir uma parte ao senhor, mesmo porque eu usei a palavra e falei desse departamento, eu entendo das deficiências. Eu acho que realmente elas acontecem, mas nós não podemos aceitar que a fiscalização não exista. Seja com um, com dois, com cinco, nós temos que melhorar. Agora, se nós só dizer não, eu entendo a tua situação, entendo a situação, nós não vamos melhorar vereador com todo o respeito. Então, eu entendo o seu posicionamento favorável e reconheço o serviço deles, mas dizer que ah, o que foi falado, de repente, seja apedrejar, não, eu acho que nós precisamos sim cobrar e o serviço tem que voltar a ser, ser realizado no final de semana. Não tem explicação de não existir serviço de fiscalização num domingo, não tem explicação. Presidente, eu não citei Vossa Excelência na sua situação, mas eu queria dizer ao senhor o seguinte, que é impossível atender duas pessoas com 40 ocorrências, apenas isso. Eu quis só notificar sobre isso, sabe? Que não dá conta, é que o município cresceu. Não é porque eles estão fazendo serviço, só que precisa melhorar, o senhor tem toda a razão. Eu só estou falando que a ineficiência está por conta da quantidade de ocorrências. Eu queria dizer aqui, é... eu queria no segundo expediente, não vai dar tempo de eu falar agora, mas eu queria dizer que eu vou com pautas positivas daqui um pouquinho para Brasília, de carro, e eu quero aqui poder dizer que pautas como a questão dos 15 vereadores assinados, agradecer todos os vereadores, pautas importantes como a do Distrito Industrial, que é preciso a gente fazer o sistema de galeria de água pluvial uma, polo, uma policlínica para o Buritis, Primavera 3 e Padre Onesto Costa, haja visto que 25 mil pessoas estão aí, uma pauta levantada pelos colegas, inclusive o vereador Renato, as vereadoras da saúde, o pessoal, mas principalmente o vereador Renato, que sempre defendeu a criação do Hospital Regional, e estamos aqui conosco. Né? Nós temos na bancada dos senadores Jaime Campos, Carlos Fávaro e o Hélito Fagundes essa pauta. Né? Falei da patrulha mecanizada para atender a comunidade do Primaverinha, Ponte de Pedra e Bela Manhã, e uma moto niveladora, um caminhão e uma pá carregadeira para atender a região do Vale Verde, Nova Pochorel, Bela Vista e toda essa região. Então eu quero aqui poder agradecer, né, eu vou voltar no segundo expediente e para me falar exclusivamente do vereador Adriano. Eu vou falar de vossa excelência no segundo expediente. No segundo expediente eu vou usar aqui o termo Debiloid que eu sugeri, foi para vossa excelência, não foi para ninguém, foi para vossa excelência. Debiloid é tema do filme louco, um cara louco, insensato, e eu vou explicar justamente por que, que eu lhe trato dessa forma. Senhor presidente, feito uso da palavra pelo meu tempo regimental, vou de volta ao cargo de segundo secretário, eu devolvo a palavra a vossa excelência, para que vossa excelência conduza a nossa sessão ordinária. Muito obrigado, vereador Luizinho Magalhães. Terminado o primeiro expediente, passamos agora à ordem do dia. Eu quero solicitar a presença do vereador Temazinho, do vereador Tauquinho Juriti também. Ah, Tauquinho tá, está aqui. O vereador Temazinho. Opa! Vamos lá. Então, passamos a ordem do dia. Projeto Projeto de decreto legislativo número 005, autor todos os vereadores. Assunto, concede título de cidadão honorário de Primavera do Leste, Estado de Mato Grosso. Encaminho o projeto de decreto legislativo 005 para aparecer da Comissão de Justiça e Redação no prazo regimental. Projeto lei 1403, 1413, autor executivo municipal, assunto, dispõe sobre a alteração do artigo 6º da lei municipal número 1943, de 4 de maio de 2021 e da outras providências. Encaminho o projeto-lei 1403 para aparecer da comissão de x-redação no prazo regimental. Projeto-lei 1401, com caráter de urgência especial, o autor executivo municipal. assunto institui a planta genérica de valores e estabelece normas para lançamento e cobrança do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, para exercício de 2023 das outras providências. Esse projeto teve parecer jurídico favorável, o trâmite regular do projeto feito e parecer jurídico favorável ao regime de urgência especial. Coloco em discussão apenas tão somente o caráter de urgência especial. Coloco em votação o caráter de urgência especial ao projeto de lei 1401. Quem concorda permanece como está, quem não concorda que se manifeste. Declaro aprovado o caráter de urgência especial com apenas um voto contrário do vereador Luiz Pereira Costa. Encaminhe-se o projeto de lei para aparecer da Comissão de Justiça e Redação e da Comissão de Economia e Finanças e Orçamento, observando-se o prazo em regime de urgência especial. E também caminho caminho à Comissão de Economia, Finanças e Orçamento. Então, Justiça e Redação, Economia e Finanças. Projeto-lei 1.397, autor executivo municipal, assunto. Trata de aumento de vagas e criação de cargos do Poder Executivo e da outras providências. Coloco o projeto-lei 1.397 em primeira discussão. Coloco o projeto-lei 1.397 em segunda discussão, vereador Temazinho Pedreiro. Presidente, esses cargos, talvez as pessoas podem ir lá fora, ah, mas está criando cargo, entendeu? Estamos sim criando cargo para o monitoramento que exige cargos é, é, concursados, entendeu? Então a gente está criando esse, vai, esse projeto, Eu voto favorável, como também gostaria também de chegar esse projeto aqui também para a procuradoria, procuradoria também dos cargos para que seja vindo. Está junto? que seja mais vagas, né? Porque está sob é, sobrecarregado para vocês lá também. São então, 10 mil projetos lá para três pessoas assinar e fazer relatório e tudo. Então fica muito muito muito complicado para essas pessoas. Então os os processos talvez eles não é que atrasa, é porque são muitos, entendeu? Então que seja bem-vindo e coloca mais vagas. Vereador Luiz Pereira Costa. Senhor presidente, colegas vereadores, quero dizer que vou votar favorável, sempre contrário, a criação de cargos mais gastos, principalmente quando é indicação. Porém, nessa eu estive na reunião, a convite aqui do, a, do vereador Quinha e do vice-prefeito Ademir, e eu estive lá, e o prefeito Léo explicando, para que, que seria esses cargos, para o monitoramento, sugeria até, se fosse por indicação, mas vai ser concurso, né? Que fosse é, indicado policial da reserva, que conseguiria ter um olhar bem mais clínico né, em relação a esse monitoramento. Então, quero dizer que eu vou estar favorável por isso, por entender o projeto, por ter sido respeitado as prerrogativas de vereador quando chama lá, quando mostra, quando explica. Coloco o projeto de lei 1.397 em votação, quem concorda permanece sentado e quem discorda a favor ficar em pé. Declaro aprovado o projeto de lei 1397 por maioria, aliás, por unanimidade dos presentes. 15 votos. Presidente, oh, perdão, uma ausência, vereador Zancanaro. Projeto de lei 1398, autor executivo municipal. O assunto, reduz a carga horária do cargo de agente de trânsito e da outras providências. Coloco o projeto de lei 1398 em primeira discussão, Luiz Pereira Costa. Senhor presidente, esse projeto é bastante importante, que a carga horária dos agentes vai ser definida aí em relação ao horário, por exemplo. Podemos, o coordenador pode escolher qual horário, horário de pico, qual que eles vão ficar trabalhando, então o projeto também vai adequar essa função, já que temos não nem tantos agentes, então eles vão conseguir dar conta das demandas, aí colocando eles para trabalhar justamente nos horários que mais precisam. Coloco o projeto, é, vereador Luizinho Magalhães, primeira discussão. Presidente, eu só queria aqui nessa casa dizer o seguinte, fazer jus a, uma, a um setor que o vereador Luiz Costa, inclusive, teve ali do lado na época da Jare, bem do lado, acompanha de perto, um setor que tem dado, assim, uma contribuição importante com a cidade, eles mesmo não sendo aquela quantidade de agentes que o município necessita nesse momento, mas o esforço deles é mútuo. E como disse aqui, né, vai ser feita aí uma redequação dentro dos horários de pico que a cidade tem, tem um momento em que a cidade precisa mais dos agentes de trânsito envolvidos em alguns setores da cidade, e eu deixo aqui, em nome da nossa casa, o nosso profundo respeito, não apenas pelo voto, mas pela admiração que nós temos pela a força de vontade de todos os agentes, de trânsito de Primavera do Leste. Coloco o projeto de lei 1398 em segunda discussão. Coloco o projeto de lei 1398 em votação. Quem concorda permanece sentado quem discorda, a favor, ficar em pé. Declaro aprovado o projeto de lei 1398 com 13 votos contrários. O presidente só votaria em caso de empate. E com a ausência do vereador Zancanaro, 13 votos foram favoráveis. Terminada a ordem do dia, solicito ao segundo secretário-vereador Luiz Carlos Magalhães que proceda a chamar os vereadores e vereadoras inscritos e inscritos para o segundo expediente. No segundo expediente, cada parlamentar tem direito de fala de cinco minutos. Eu convido nesse momento o eminente vereador do Progressistas, Luiz Pereira Costa. Vossa Excelência, com cinco minutos. Senhores vereadores, volto a essa tribuna. Eu quero pedir aos vereadores presentes aqui e o público que aqui ainda está. É, eu quero pedir um minuto de silêncio pela passagem da dona Amélia, é mãe do ex-colega vereador Piru. E... Faleceu aí na semana passada. Eu sinto muito, lamento, meus sentimentos a toda a família e quero pedir um minuto de silêncio. Respeito a ela. Obrigado a todos. Que Deus possa confortar aí os corações, familiares e amigos. Quero questionar também a quantidade de cirurgias eletivas feitas pela Secretaria de Saúde. Apenas 251 é muito pouco. É muito pouco para tanto dinheiro que temos. Tem que ser melhor distribuído. Eu quero cobrar mais uma vez aqui em tribuna a execução do projeto e divulga a lista da fila de espera do SUS aprovado por essa casa é, aprovado promulgado por essa casa de leis e eu quero aqui cobrar ao senhor secretário heraldo que faça valer o direito tá? não entra aí para derrubar a lei não gente não faz isso não é a lei importante para o município é uma lei que vai dar aí a, a transparência Eu primo para transparência da coisa pública então peço aqui ao senhor secretário que possa estar verificando é, em relação a essa lei né e possamos lutar para que tenhamos mais cirurgia gente para que gastamos os nossos dinheiro com, com melhores aí é, cirurgias, né, para o nosso povo, o povo tá sofrendo a saúde, não pode, não pode esperar. Eu quero aqui também fazer menção à Vila União, obra importante que saiu lá, teve, eu fui um dos primeiros vereadores que estive lá, mostrando, gravando, ouvindo a comunidade quando tava lá no container, voltamos com os demais vereadores lá, né, e aí é importante quando diz sobre a sobre a instituição, Temazinho, sobre todos os vereadores participar. Temos essa participação e ver o resultado, lá na ponta, na ponta chegando. Isso é muito importante para a nossa comunidade. Não basta apenas é, fazermos. Falar, falar por falar, se não tiver um resultado efetivo das ações chegando também na ponta. Então tem aqui, eu devo de reconhecer. Estive no bairro Novo Horizonte, lá na Rua Palma, gente, está só o buraco, lixo, lixo por toda a cidade. Três, quatro dias sem passar lá o, o caminhão do lixo recolhendo. Né? Sem contar. É, a sujeira que fica nas ruas. Então, Primavera primavera já foi muito melhor é, administrada nesses quesitos. Eu espero que não venda. E tantos veículos que temos, quando se compra uma caminhoneta, por exemplo, é quase o preço de um caminhão. Por que não melhorar a nossa frota? Por que não melhorar a qualidade? Por que, é que as empresas terceirizadas que prestam serviço não fazem um trabalho de acordo? Por que, é que não paga de acordo para o colaborador? o valor real que deveria ganhar, quem é um coletor. E eu estive junto, nas madrugadas, coletando coletando o lixo na nossa cidade para poder verificar em loco, ver o quanto que eles sofrem. tá Se cortam com vidros que ficam lá, é, não tem condições de trabalho e o município não faz aquilo que é devido dar condições a eles. Não posso deixar de falar também sobre a Águas de Primavera. A empresa Águas de Primavera. Gente, em plena chuva, tempo de chuva, Está faltando água em nossa cidade. Deixo aqui é, a cobrança, mais uma vez, essa empresa, tá? que possa tomar providência em relação a, a, a essa água, em relação ao esgoto extrapolando por toda a cidade, é só chover. Temos que tomar providência quanto a isso. tá No mais, estarei sempre atento às demandas do nosso município, estarei sempre aberto, meu gabinete de portas abertas a receber aí as demandas e trabalhar em prol da nossa comunidade. Deus abençoe a todos e tenhamos uma boa semana. Convido nesse momento o vereador presidente dessa casa, Manuel Mazuti Neto, com tempo de cinco minutos. Dispensada a palavra. Convido o vereador Renato Cosanelli Júnior. Dispensa a palavra. Vereador é, Sérgio Crocodilo. Dispensa a palavra. Vereador Tailã Babiari Zanata. Dispensa a palavra. Vereador Valdeciro Ventino da Silva. Dispensa a palavra. Vereadora Vanessa Mui de Mello. Dispensa a palavra. Vereador Welles Marcos Rosa Campos. Vereador Quinha. Dispensa a palavra. Vereador Adriano Carvalho. Cinco minutos. A vossa excelência. Vereador Magalhães falou com muita propriedade sobre a questão dos fiscais, vereador E aí fica assim embate entre o presidente, entre o vereador Lizinho, porque o prefeito ele não planeja, não tem um projeto. Precisa contratar mais fiscais, há necessidade de fazer a fiscalização, mas ele simplesmente fica de boca para cima, não faz nada. É compreensível, vereador Luizinho. Ele mora no condomínio Porto Seguro, não tem barulho lá. Ou pelo menos, se tiver, vai haver interferência. O Ademir mora no Cidade Jardim, não tem barulho lá. Então eles não têm sensibilidade para os problemas que a população atravessa. Então eles não planejam. Aí fica essa discussão. Se tem gente para trabalhar, se não tem, se falta segurança, se não falta. Porque o prefeito e o vice estão no condomínio. Eles não moram em Primavera. Eles moram dentro de uma bolha. Eles não têm preocupação nenhuma, não têm planejamento, não têm projeto. A cidade vai crescendo, vai desenvolvendo. E eles simplesmente ficam lá. Na reclusão das suas habitações sultuosas, despreocupados com o povo. O vereador Acarles esteve lá na Vila União, disse aqui que resolveram lá as demandas. Eu fiz a indicação em 2021, o vereador Luizinho estava lá com a gente, fiz duas indicações sobre o parquinho, sobre a sala contêiner, que era um absurdo, mas teve que ir à situação na Vila União, refazer a indicação que eu já tinha feito em 2021 para que eles fizessem o que era para ser feito, o vereadorzinho. O vereadorzinho estava lá comigo, fizemos as indicações, inclusive tinha uma sala, tinha uma biblioteca contêiner fechada, que a chave tinha sumido, fui lá denunciar, a chave apareceu. Aí a vereadora Carla vai lá, depois de reindicar o que eu havia indicado, e o oh, eu, eu que eu fiz, eu, eu colhendo os louros lá. Tudo bem, pode ficar com os louros da fama e com a glória, eu não, você está precisando mais de voto que eu, então pode ir lá falar que foi você que fez. Mas é verdade, é que você vai lá, faz, o prefeito não, não dá atenção. A vereadora Carla vai e diz que foi ela que fez, tá bom. Você tá precisa mais de voto que eu mesmo, vai ter que correr atrás, atrás dos seus votos. De novo, o vereador Luizinho Magalhães, o prefeito deixa para a última hora a questão da mudança do RGA, da data base. Ele podia fazer isso como também foi objeto de, minha, de meu apontamento em 2021. Ele deixa para o final do segundo tempo para fazer as mudanças. Não tem nenhum tipo de planejamento, de projeto. Chega lá, vamos, não vamos fazer quer vamos correr. Tudo feito nas coxas, na correria, as pressas. Aí nós temos que fazer as, as sessões extraordinárias. Vamos fazer, vamos trabalhar, tudo bem. Mas podia tudo ser feito com antecedência, com planejamento, Os profissionais já sabendo o que ia acontecer, já se planejando, se programando. Deixa tudo para a última hora. Para encerrar, vereador Luizinho. Eu não tem dimensão do que esses termos que o senhor está usando e tentando justificar o quanto isso prejudica a luta das pessoas com necessidades especiais. Não fale mais, não venha aqui, não fale que vai ficar feio. Vou fazer um documentário, vou encaminhar para as associações do Estado do Mato Grosso, do Brasil, vou fazer uma representação do Ministério Público Estadual. Vocês estão sendo preconceituosos e discriminatórios. Não use essa palavra sob nenhum pretexto, nenhum argumento. Não cabe mais... Se cabia nos anos 80, na forma de filme, na forma de brincadeira, não se usa mais. Não tente inferiorizar alguém por conta da sua situação mental, sua necessidade especial. Não faça isso, você não diminui ninguém falando da deficiência mental da pessoa ou da necessidade especial dela. Você vai morrer pela boca. Esses termos não se usam mais, são abolidos do dicionário médico. Eles são preconceituosos, discriminatórios. Você vai ofender, você vai atacar as pessoas que passam por esse tipo de problema. Vai ficar ainda mais feio para vocês. O que era correto no passado não é mais hoje. Ainda que algumas pessoas não concordem. Obrigados a todos. Até uma boa noite. Convido nesse momento o vereador Elton Baraldi. Cinco minutos, a vossa excelência. Olha, nem vou usar meus cinco minutos, mas só vou ter que completar a fala aqui do vereador Adriano Carvalho. Mas olha, ele fala da nova política, dos termos do passado. Ele usa a velha política e quer pregar a moralidade da nova política. Gente, é difícil demais esse homem. E parece que não entra na cabeça dele. E não se faz mais esse tipo de política. Essa política antiga, Adriano, de enrolar a população, de falar bonito na tribuna, isso aí já foi, cara. Você fala uma coisa e prega a outra. Meu amigo, eu falei para você, cara, dá tempo, cara, muda, cara. E aí você vem criticar, porque a vereadora Carla, uma atuante, faz que nem ela, vereador, vai para a rua, trabalha, o senhor já ganha dobrada para isso. O senhor ganha na PRF, ganha na Câmara de Vereadores. O senhor tem que trabalhar dobrado. Vereadora Carla, parabéns. A senhora foi lá, juntamente com seus colegas, fez, foi atendida a demanda. É mérito seu. Agora o cara falar que ela precisa correr atrás de voto. E por que ela precisa correr atrás de voto? Ele também precisa. Inclusive, se formos falar correr atrás de voto, a senhora pode perder 50% dos seus votos, Carla, porque ela fez a metade de seus votos. Então, continue assim, vereadora, continue firme, continue atuante. A gestão fez uma indicação, atendeu a indicação da senhora, porque era uma necessidade daquela comunidade. Então, eu parabenizo, vereador Luizinho, por vocês estarem correndo. Como eu também corro, cada um tem uma área de atuação. Não que a gente tenha preferência, mas aonde tiver uma ação que traga benefício para a população, tenho certeza que esta casa aqui Jamais será missa. Aqui ninguém está aqui para fazer política. Aqui não está ninguém aqui para enganar a população com um discursos bonito. Então, pessoal, vamos continuar firme, que o resultado está aí. E o teste é daqui dois anos. Daqui dois anos vamos saber quem é quem. Obrigado a todos, uma boa noite e uma ótima semana. Convido para fazer os da palavra a vereadora Giovana Paula. Com o tempo regimental de cinco minutos, a vossa excelência. Vereadora Giovana da saúde. Volto agora no segundo expediente, apenas para ressaltar e agradecer as inúmeras mensagens é, que estou recebendo é, no, da população no sentido de agradecimento sobre o transporte da saúde estar tá pegando os pacientes em casa após a fiscalização do contrato. E as pessoas estão é, me agradecendo. E eu quero dizer que a vitória não foi minha, e sim dessa casa legislativa, de todos os vereadores. E foi principalmente de você, população, que faz uso desse serviço. Então, é, não precisa me agradecer, porque esse é o verdadeiro papel do legislador que está aqui para se fazer cumprir os contratos públicos, para fazer sim... É a, o benefício e a procura de políticas públicas para a população. Então, a você que está se sentindo grato, é a você, o nosso esforço, o nosso trabalho, é para você que eu dedico toda essa vitória. É uma vitória coletiva, é uma vitória nossa, que não vai se encerrar só com esse, com esse fator. Estaremos trabalhando muito mais para as melhores condições de transporte da saúde, na questão de transporte sanitário. Ainda nós não conquistamos um profissional da saúde para estar dentro deste ônibus, é, acompanhando o paciente, que porventura venha passar mal dentro deste veículo. Então, a você, minha gratidão, e que a gente encerre esse ano com esse sucesso. Né? e com esse benefício que sempre foi um direito seu. Era isso que eu tinha para o segundo expediente e agradeço todos, tenham uma ótima semana. Convido nesse momento o ilustre vereador Itemar Ferreira de Queiroz, vereador Temazinho, o pedreiro, o homem da colher. Obrigado, Nobre Luizinho, por falar o, o homem da colher. É, quero relembrar aqui todos os colegas pedreiros, o pessoal da construção Civil, que vamos trazer a ProLink para Primavera do Leste em breve, o ano que vem. Já está bem conversado já com o presidente. para abrir uma subsede aqui em Primavera do Leste, que é a Associação dos Profissionais Liberais da Construção Civil de Primavera do Leste, onde tem clubes, tem salão de festa, tudo, para estar tá atendendo esses, esses profissionais e eu vejo que é um pouco desvalorizado o nosso município. Então, nós que construímos essa cidade, Luizinho, somos os verdadeiros artistas da cidade. E o pedreiro, o servente constrói uma obra e o engenheiro não constrói. Então, nós temos que ser valorizados e vamos trazer a prolíngua para a Primavera do Leste. Em breve, colegas de trabalho. Beleza? Luiz, essa semana teve um episódio aí do, do som apreendido. Eu não poderia deixar de falar aqui. E foi pego esse só na casa do cidadão, VADA. E a gente ficou muito triste porque a gente faz parte da administração e acontece esse tipo de coisa é, na fiscalização. Nós estamos com um problema sério de profissionais da fiscalização. E tinha que também abrir também logo o concurso aí, é, é, Luizinho. porque nós estamos com seis agentes só de administrativo, VADA, na fiscalização. Então, não adianta a gente vir aqui criticar e não dar a solução também, né, Luiz? É, nós perdemos dois funcionários de infarto e uma pena. Estamos hoje também com Tim Acamado, Elton, Tizão. Estamos aqui, meu amigo, o que precisar. E, então, nós fomos faltar de três, Luizinho. E esses, esses fiscais eles estão aí desde 2008, Vada. Eu tinha feito o concurso também, fiquei em oitavo colocado para fiscal de tributação. E demoraram a chamar o, o TIM, mas o, o TIM foi chamado em 2000 e, 2015, me parece. Eu estava na prefeitura, 2015. E a população cresceu muito. Hoje nós temos hoje a previsão, hoje né, é para 94 mil, mil, mil habitantes de Primavera do Leste. E ainda continua com o efetivo, com menos efetivo ainda do que, do que precisa, entendeu? Então tinha que dobrar hoje, né, Vadinha? Porque estava com 60, 62 mil, então praticamente, dobrar o número de fiscalização. E, e assim ninguém pede é o, é o município, é, é os munícipes, entendeu? Então nós temos que fazer também esse concurso, Eu falei logo o concurso para isso também. O trânsito de primavera está uma brincadeira, cara. Semana mais uma pessoa acidentou, é, matou um matou jovem. É, não socorreu o jovem Saiu sa, saiu, Abandonou o rapaz lá no chão, o rapaz morreu e, e aí, cara Amanhã apresenta lá e não É liberado, então nós temos que repensar Nas leis aí, como é que vai ficar essas leis Nossa aí, Já três casos já De morte aí, as pessoas só apresentam e Não virem nada, né, Di? Então tem que, tem que rever isso aí, gente Vamos cuidar mais, vamos Vamos preocupar mais com a vida Entendeu? Eu fico triste, essa, essa semana, as pessoas atacando o Ademir. Ademir, cuide dos seus amigos. Não adianta você tentar é, é, explicar para os inimigos, que os inimigos sempre vão querer o, o, querer o erro seu, te provocar para você errar. E as pessoas só vão atirar pedra, meu amigo, em, quem, em árvore que dão fruto. E parabéns pelo trabalho que você vem fazendo, como vice-prefeito. E tenha certeza que Vossa Excelência, como prefeito, vai ser melhor ainda. Então, você está no caminho certo, trabalhe assim, conta comigo, que vou estar tá sempre do seu lado. Entendeu? E assim, as pessoas, para falar mal de você, primeiramente, elas têm ela tem que saber quem que é você, o que, que é o trabalho, o que, que você devolveu para o nosso município. E você, desde as primeiras, das primeiras eleições. Você está aqui ajudando o município de Primavera, sem estar se apresentando e fazendo, desfazendo das pessoas. Então, assim que se faz, seja humilde, seja um cara bom e continue assim. Parabéns, meu futuro prefeito. Convido nesse momento para fazer uso da fala, a nobre vereadora Carla da Saúde, do Partido Verde. Vossa excelência, com tempo regimental, no segundo expediente, com cinco minutos. Primeiramente, quero aqui falar da obra do CAPS que ficou muito linda. Nossa saúde mental merecia. E estava há anos clamando por essa obra. Parabenizar todos os servidores. O Aldo, que sempre esteve muito envolvido ali nessa obra. De anos. Então, ficou lindo. A saúde mental, ela precisava dessa obra, ela precisava desse olhar humano e de um lugar digno para os servidores trabalharem. Faz toda a diferença a gente tem um lugar salubre para exercer o nosso trabalho. Então, meus parabéns, até que, enfim, essa obra saiu há 15 anos, 17 anos de CAPES, 15 anos esperando, e foi muito bem feito. Então, todos de parabéns que trabalharam ali e conseguiram entregar o nosso caps. Não gosto de fazer uso do meu expediente para rebaixar o nível de certas pessoas, mas só, vereador Adriano, colocar um... Uma indicação no papel não é trabalhar, não. Se o senhor não gosta de falar que tem que trabalhar, então o senhor não está trabalhando. Nunca trabalhou, na verdade. Trabalhar e lá. Não só uma vez escutar a demanda, colocar no papel e sentar e pronto, resolvi. Não. Nós voltamos na Vila União várias vezes, nem me recordo se eu for contar quantas vezes, nós retornamos lá para ver a demanda. E se o senhor não ouviu direito, nenhum momento foi citado de quem era a indicação. Nenhum momento eu falei, eu fiz o senhor acho que não sabe o que é construção construção não é a palavra eu eu disse nessa casa foi aprovado o projeto por todos os vereadores em benefício à Vila União né? complicado, eu já falei uma vez se o senhor não sabe trabalhar em equipe, eu repito o senhor não sabe então trabalho é isso, nós voltamos lá várias vezes ouvimos a demanda e trouxemos a demanda ao executivo, ao qual sentamos com secretários, sentamos com o prefeito com o vice, para assim resolver a demanda da Vila União e se eu falo de voto nem entro nesse mérito, porque o pleito que nós concorremos eu tive o dobro dos seus. Se senhor achar que o senhor teve 10 mil votos é muita coisa, mas para a vereadora não foi assim. Então o senhor não pode equiparar o nosso peso de voto na sua campanha para estadual, porque eu não saía estadual. Se eu tivesse saído, eu poderia comparar. Então a gente compara no mesmo pleito. No mesmo pleito foi o dobro, né? E isso não é questão de correr atrás de voto, é questão de mostrar o trabalho, é questão de atender a demanda de uma comunidade que estava necessitada. Isso sim é trabalhar, coisa que o senhor não faz e não sabe, e só sabe apontar o dedo e sair julgando todas as pessoas e os seus colegas aqui dessa casa. Muito feio isso que o senhor faz, isso não é nem o papel de um homem, nem o papel de um vereador decente que tem que trabalhar em prol de uma sociedade da melhoria dela. E fiscalizar, fomos lá, fiscalizamos as obras, trouxemos as demandas e está pronta a Vila União. Não para engrandecer o nome de ninguém, mas dessa casa, que esteve junta, todos aqui nessa demanda. E foi assim que foi a minha fala, que o senhor tentou desconstruir. Mas aqui não, não preciso disso. Eu sei da minha consciência, durmo tranquilamente todas as noites, porque quem conhece o meu coração e a minha vida é Deus, e Ele me guarda sempre. Agradeço a presença de todos, e quero dizer que nosso gabinete está sempre de portas abertas a todas as demandas aqui do nosso município, que nós estamos, sim, trabalhando, trabalhando muito, para ajudar a construir uma primavera cada vez melhor. E aos procuradores que estiveram aqui hoje, fico muito feliz. E eu sei que as vagas que nós aprovamos hoje ainda são poucas, mas eu sei que aos poucos a gente vai construindo aí uma, uma dignidade de trabalho a vocês também. Meu muito obrigada a todos, uma boa noite. Convido nesse momento ilustre vereador Renato Cousanelli Júnior. Vossa Excelência está convocado para assumir segunda secretaria. Peço licença à mesa. Senhor presidente, peço para que conceda a posse da segunda secretaria e com o tempo de cinco minutos, segundo expediente, vereador Luiz Carlos Magalhães, Luizinho Magalhães. do Adriano. esse vídeo aqui o senhor conhece ou não? Você é um lixo, é um é uma pouca pergunta. Pode Você dizer, é um lixo, estava escutando a mulher falando. Isso aqui, eu nunca vi na minha passagem aqui na Câmara, nenhum vereador ser chamado de lixo. Nenhum ex-prefeito, nenhum ex-vice-prefeito, ninguém sabe por quê. Porque quem faz a política de diminuir as pessoas aqui é Vossa Excelência. Vossa Excelência está no parlamento em que o coletivo é mais alto. Nunca viu o senhor falar das nossas emendas que nós ajudamos o senhor. O senhor vinha aqui para agradecer. Olha, os vereadores votaram a emenda junto com a gente. Agora o senhor quer pautar, o senhor quer que nós pautamos o que Vossa Excelência vai colocar. O senhor falou aqui do Clique F5, da rede Record, o senhor falou dos canais de comunicação. O senhor sabe que muitas vezes nós fomos lá de dia, de noite, de madrugada, na chuva, cobrir matérias da Polícia Rodoviária Federal, muitos veículos. O senhor está dizendo que é ilegal, que é imoral, que está tudo errado? É isso que me, me deixa triste com Vossa Excelência? Porque Vossa Excelência, no papel que Vossa Excelência faz, é, atirar pedra é fácil, eu quero saber construir. Quantas vezes eu disse aqui que Vossa Excelência tem que vir aqui, né? Para poder falar. O termo Deb Lloyd, o senhor não tem que culpar ninguém. Eu, eu disse ao senhor, a você, a Vossa Excelência, que o Deb Lloyd da casa se trata de um cara louco como o senhor, que foi xingado na porta da UPA. Eu nunca fui xingado, não, por ninguém. E nenhum dos colegas eu vi ser xingado. O Deb Lloyd é tema de um filme que o cara é muito louco, meu irmão. Ó, oh, louco! É você, cara! O louco aqui da parada é você, meu irmão! É você! Não atire termos pejorativos que eu estou falando de você e aqui eu tenho a minha imunidade parlamentar para falar de você. Eu estou citando a você e olhando os teus olhos e dizendo isso a você. Não é pelas costas não, é pela frente. Eu não consigo pensar que você, na farda, no uso da sua profissão, que é o seu ganha-pão lá fora, que o teu mandato vai passar, como o nosso vai passar, você trate alguém que você buscasse um condutor, alguém... Com termos pejorativos, como o senhor usa aqui conosco? Como o senhor usa contra secretários, contra gestão, contra cidadão? O senhor falou aqui agora há pouco de tantas coisas, o senhor quer inverter os papéis? Nós não estamos aqui numa peça teatral, vereador Adriano. Aqui não é peça de teatro, aqui não é circo. O senhor usa o termo pejorativo contra o LGBT? O senhor usou na semana passada? Eu posso tirar do discurso e dizer que o senhor estava com o termo pejorativo em cima de quem? Qual que é o problema? O Anderson Lana lá, lá, que o senhor falou que defende o outro lado, a Adriana Tomazone, que defende o outro lado, não tem problema eles defenderem, passou o processo, nós temos que trabalhar e apresentar o resultado que o povo precisa, vereador. O senhor vai ver que no final dos quatro anos, se não tiver as melhorias para a comunidade, é a escola, é a estrada, é o posto de saúde, é o CAPES, é isso, é aquilo, é a, é a ponte para o produtor rural tirar o produto dele, não valeu a pena estar como vereador, porque é o resultado que as pessoas cobram o termo Debbie Lloyd é eu falando para vossa excelência eu falando para vossa excelência não, não impute isso a ninguém porque é eu contando para você, sabe por quê? porque essa sua loucura eu vou atravessar um pedido na Polícia Rodoviária Federal pedindo o um exame do senhor porque o senhor não o senhor não pode, eu não acredito que o senhor faz isso lá, não, porque se o senhor fizer isso lá na Polícia Rodoviária Federal, senhor, daqui uns dias o senhor vai sair de lá também não acredito é essa temática que Vossa Excelência usa no termo pejorativo da farda? Eu falo sempre aqui, se o senhor é policial rodoviário federal, se o senhor tem algema, se o senhor se o senhor é policial lá no posto da PRF, é que o senhor é vereador, como nós somos. Aqui nós estamos envelados, todo mundo pensando igualzinho, todo mundo pensando no bem da cidade. Aí o senhor vem aqui e diminui as pessoas, o senhor vem aqui e fala mal de um, aí o senhor desconstrói isso, que fulano não presta, o senhor foi no grupo de WhatsApp xingar a mulher. Foi no grupo do WhatsApp, diminuir as mulheres lá no grupo do WhatsApp. Rapaz, servidor, só vai para cima de servidor, fazer afrontamento. Você já pensou a polícia militar ter que sair de lá com um boletim de ocorrência contra a vossa excelência, que eu fiquei sabendo que saiu? Mas vereador, pelo amor de Deus, vereador, o que é que eu vou dizer lá em casa? O que é que eu vou dizer lá em casa, filho? cola no papai que você brilha. Um beijo. Gostaria nesse momento de volta ao cargo de segundo secretário devolver a palavra ao presidente Vado que conduza o termo da nossa sessão. Muito obrigado, vice-presidente. Obrigado, vereador Luizinho, secretário. Boa noite a todos. Foi bem-vindo vocês. Também quero agradecer a todos os vereadores presentes nessa noite. Sobre a proteção de Deus, declaro encerrada a sessão ordinária.